O Paulo está falando do meu cabelo, porque o meu cabelo está super verde. Olha que bonito. Que eu refiz exatamente para o dia de hoje, para estar tá mais bonito <risos> para vocês. Pronto. Olha, Olá, Radames. Agora a está aqui também. Elidiana, o Radamés está aqui embaixo. já. Está ótimo. A Elidiana também já está aqui. Elidiana, o José de Carvalho, Radamés. E Thaís, né? Ainda falta o Zé Marcos. Sim, sim, ainda vai chegar. O pessoal tá chegando. Calma, calma, calma. É, muita calma nessa hora. Tá joia. Ah, tem mais... Boa noite, boa noite, boa noite. Ah, a parte gostosa disso aqui é justamente o resultado que tá ficando. Né? Não, Ontem foi... Paulo, tô impressionada. Sinceramente, eu nunca... Eu participei quando foi na EASHA, não sei se você lembra. Foi. Né? Depois eu participei assim, fui pulando, mas Comitê eu e tal, mas sim. É, mas eu fiz eu dei parecer essas coisas, mas não assim participar é aquela vez e agora e eu estou impressionada sim. com a sua atuação. <risos> mas parabéns. Viu? Não, obrigado. Mas é muito gostoso gente por isso. A gente Você tem que lembrar tem trabalho, que... né? Nossa e como a gente tem que lembrar que ele nasce. Uh, olha lá, ele nasce lá na, na, no PGH, no começo do PGHA, né? Uh, o PGE estava surgindo 2004. na terceira turma, é. Aí na terceira turma, na é. turma de dois mil... terceira, nada, quarta turma, que foi em 2007 o primeiro. Uh, ah, tá. Eu ainda, eu já tinha saído do programa, mas fiz ainda com vínculo lá. Uh, quem estava... Assinando Isso. como doutor na época foi o Arthur e foi, ah, foi uma delícia tá. de qualquer forma. Mas ah, tá. pois é nossa. De lá para cá, fia. Sim. mas muito bom, estou muito muito assim impressionada com a com a coisa que você realmente reúne, muito bacana, muito bacana. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Isso. Tanto tempo que... que a gente não se encontra nessa situação e fiquei <risos> Bastante impressionada com a, com a organização, com que você reúne as pessoas, uh, o envolvimento de todo mundo. Nossa, achei muito bacana. Obrigado. É assim, eu tenho uma sorte muito grande que as pessoas vão, voltam, gostam, ficam uh, e trabalham em cima, né? É, a gente Isso não consegue é dizer tchau o seu Não. Ah, não, eu fui mais uma vez, eu fui mais... Eu fui umas duas ou três vezes, uma vez que a professora Elza deu uma palestra, também estava, no auditório lá da Yashi. Eu fui umas duas vezes lá. Ah, esse foi em 2009. Palestra, ah, ou 2009. 2010, perdão. 2010? E acho que a Carmen falou, porque eu depois fui comprar um livro seu sobre ensinar a ver. Ah, <risos> Nossa, isso é... Então, o livro isso é há muitos anos, foi. Há muitos é. anos, foi. 2008 é o livro. Tá vendo? Uh, 2008 é. foi lá no, no Mackenzie inclusive. No Mackenzie. Ah, ah, então, 2008 eu não participei. Não. Do foi 2010, se eu não me engano, que foi lá no IACHI. Foi na, lá na USP Lost. Foi duas vezes na IACHI, não foi? Não, foi uma só. Uma só que era o, foi o Edson? Só. Ah, tá. Então era o Edson foi Leite, que estava lá ainda na IACHI. Ele não era do programa. Não. Estava entrando. Isso. Ah, tá certo, tá certo. Então tá certo. Ah, é, é sempre assim. E assim, a parte mais gostosa. Uh, eu pego, por exemplo, o, o Zé, que tá entrando aqui agora, acabou de entrar. Ele não vai fazer pressão nenhuma hoje sobre a Milton, ou Milton vai ficar aqui mostrando a cara dele. Uh, <risos> uh, justamente porque foram pessoas que entraram depois, viram, participaram e trabalham em cima. Né? Isso é a parte legal. Muito Aí a gente bacana. vai pegar... Regina Lara vai pegar. A... O próprio Radamés. Radamés me conheceu na aula do. Ai, como é que chama? Lá no, no programa? A ECA, na ECA, na ECA. Já foi meu é, doutorado. Aquele professor lá, que foi um trabalho sobre o. <risos> Agora me deu branco também. O Hugo Far. Martin, Martin, Martin, Martin Ah, Rosman. Martin, certo. A gente fazia e. Cara, foi um monte de papo, de papo. A gente participou do. Como é que chama aquele progresso? Foi, foi da, da. Era de artes, acho que era de... é, PAP, não era? Qual? Não sei. É foi tanto foi congresso, no tanto semana. É, foi no Maranhão aquele ano. Foi no Maranhão. Eu é. fui um na um Papi de... na Bahia. Em Salvador, que foi muito bom. E a parte mais gostosa é cruzar com as é. pessoas todas fazendo tudo isso e participando e continuando ali, até arrastar Essa... né, as crias antigas <risos> para cá, para dentro. né dona Thaís? Sim. Eu Ai. dei aula para a Thaís no colegial, sim, para quem não sabe, onde colegial é, é é do, no, antigo, no antigo ensino médio, do tempo que era colegial ainda, né, PC? A gente está falando do início dos anos 2000, PC. Exatamente. 20 Nossa. Olha, só faz tempo. Já estamos há 20 anos né, dos anos 2000. <risos> Já viu, né? Já viu. Mas, se a gente vai que se até começa em 2007 tá? durando até hoje, cara, é muita coisa. Nossa, é bárbaro, bárbaro, bárbaro. Nossa. É muita história. Isso é. é muito bom. Eu gosto disso. Você faz todo ano, Paulo? 20. Não. Desde 2010, ah. ele passa a ser bienal. É, é 2007, 2008, né? 2009... 10, aí vem 12, 14, 16, 18, 20, que seria esse. Certo. E vai ter 22. Eu vou fazer 22 e voltar para os pares. Por favor. Tá. E aí eu quero ver o que vai virar. É, vamos por partes, né? Que tá na, eu vou muito surtar o de pouco em pouco. É, é porque a gente ah, também cansa de... Eu vou Como surtar é? de pouco em pouco. Tem alguém com áudio aí? Uh, eu vou. Eu estou de áudio. Fala. Ah, certo. É, é só. Que nós vamos começar. Eu vou só dar mais dois minutinhos, ah, só para esperar o resto quiser. do pessoal chegar. Uh... Eu convidei meus alunos de ontem, falei que eles iam ficar muito. Ontem eu dou aula de pós-graduação, convidei 34 alunos, vamos ver se aparece um, né? Por favor, só <risos> vem. Uh, Gerson, mas o. Uh... Que foi maravilhoso. Boa noite, Edson. Uh, a gente tem, ao longo do Ciantec, tantas histórias. Hoje eu brinquei ainda com a Priscila, que eu falei ontem das pernas dela. <risos> Mandei mensagem e falei, ó, você está registrada de novo no Ciantec porque você participou tal... Vamos Como ela responde. Tem tanta coisa gostosa e, ao mesmo tempo, tem bastante memória, né? e quer queira quer não isso às vezes me queima um pouco e queima às vezes o Congresso mas sinceramente eu não tô nem aí uh, falam que o Cientec é muito PC na né? inclusive eu brinquei com o Lucas um dia desses gente eu não quero que seja PC por favor <risos> tem que ser Cientec e PC bem separado mas mas ele nasceu lá atrás realmente em 2007 fazendo justamente essa ponte entre programas ou academia e mercado. Meu objetivo maior era falar com o mercado realmente. Eu não gosto e continuo não gostando até hoje desse distanciamento que aqui no Brasil nós temos. Quem quer que faça mestrado aqui ou faça um doutorado aqui, ele só vai poder trabalhar com um acadêmico. na é verdade isso, né? Eu sou um fiel defensor dessa de que você está fazendo uma mega especialização e... A nossa pesquisa é muito mais profunda, muitas vezes, do que as outras que a gente vê lá fora. Então, a minha tentativa, não sei até que é o tempo todo isso, mas ele acaba ficando muito comigo. Sou eu que trago, sou eu que faço, sou eu que vou atrás, sou eu que... Claro, tem a minha equipe comigo, que trabalha, faz, acontece. Eu tento <risos> pedir ajuda, tipo, cara, o que, que eu faço agora? Mas não adianta. Vai ficar sempre em cima de mim. E a memória disso tudo é, começou comigo e com meu marido. Né? Em 2007, fui eu e o Reinaldo. A gente rebanhou um monte de gente. Trouxemos muita gente de Portugal para cá. Foi maravilhoso. Mas tinha um peso grande. Aí foi, 2007, 2008, 2009, 2010. 2012 foi em Otim. Ali foi a, a, a ruptura total, a gente saiu da, da, do espaço acadêmico e foi para um espaço um pouco mais mercadológico. Então a gente foi para o... O meu maior medo, em Otim, ninguém vai ficar no Congresso, todo mundo vai ficar visitando em e Eu ficaria. Bobagem. E não foi. Foi maravilhoso. Aí, em 2014, que foi no Marco, em Campo Grande... <risos> ou no meio do inferno, do calor, que estava quente para caramba, uh, meu marido tinha falecido. Então foi um Ciontech pesado para caramba para mim. A gente ficou junto 21 anos e no começo de 2014 ele morre. Eu falei, o Ciontech não vai cair, ele vai acontecer. E foi punk. E aconteceu. 2016 foi um Ciontech um pouco mais pesado, que foi falando sobre o terror, as pessoas realmente falaram para mim, pensei, eu, tô, eu não tenho o que falar sobre isso, eu não concordo com o terror como criação. Aí a gente começa a pegar todos os... Uh, Vamos pegar os expressionistas? <risos> que eles fizeram exatamente isso, entre outros, né? E foi lá. E aí vieram e trouxeram um vídeo que eu tinha assistido durante o meu o uh, uh, meu doutorado de sanduíche, que foi onde o Reinaldo morreu, e aquele vídeo para mim era exatamente o que eu estava passando na época com o Reinaldo. Aí ah, esquece, né? Aí eu debulhei lágrimas lá no meio, não consegui falar mais nada, foi... E pronto, de lá para cá foi uma construção solitária quase, né? Muito dos meus... da minha equipe junto comigo e fazendo e acontecendo e... Graças a Deus eu tenho essa equipe toda que faz isso comigo. Mas é como eles falam, eu pensei, é você. As loucuras a gente faz, mas é você que tem que falar qual é a loucura. E é muito gostoso isso. Né? A gente conseguir fazer todo mundo participar disso. É, se rir, né, cão? Parabéns, você está de parabéns. Mas a, a as pesquisas, os trabalhos... Precisa necessariamente estar inserido no mestrado, numa academia? Não. Não. Tá. Uma das coisas que a gente coloca muito, ele é completamente aberto para profissionais da área, para pessoas que tenham um, um, um cunho um pouco mais uh, uh, preocupado com a pesquisa mesmo. Tá. Você não tem que ser uma mestranda, uma doutoranda, uma... <risos> para participar. Mas tem que ter realmente um aprofundamento um pouco mais científico. Nossa. Porque senão a gente vai estar só compartilhando notícia de jornal ou <risos> fake news. E muito obrigado, a gente não precisa mais disso. né? É, e é. a gente abre esses espaço justamente por isso. Né? Então, por exemplo, tinha uma, uma, uma das integrantes da minha equipe que eu conheci na faculdade. Ela adorava congresso, não participava, ela adorava congresso. E hoje ela tá morando em Portugal, tá fazendo o mestrado dela lá, lá, aí, com a Lourdes. Uh, e ela achava assim, o tesão do tesão discutir com o pesquisador e perguntar, mas por que que é isso? De onde você tirou? Quem é esse autor? Me fala o nome do livro e ir atrás, e pesquisar, e fazer. E depois sentar com o, <risos> o coitado pesquisador e perguntar mais. E ela fazia as entrevistas, era muito legal. Uh, a Vivi foi uma das que participou fielmente no Congresso E só parou realmente porque agora está lá longe Mas não é acadêmica Hoje ela é, hoje ela está no mestrado Inclusive ela fez CELAC junto comigo uh, Mas também não conseguiu tocar tudo Foi quando ela estava indo para Portugal, então parou tudo Mas é muito legal essa coisa de... Eu pelo menos acho, tá? De você abrir espaço para todo mundo nem todo mundo vai ser uh, uh, acadêmico 24 horas ou o tempo todo, ou... tanto que eu abri espaço como ensaio. O né? um ensaio você não vai ter necessariamente aquele... Cara, não pesquisei ainda, mas ó, é assim, assim, assim, eu acho que eu li assim e... e ok. E a gente coloca isso realmente como ensaio. A gente sabe que vai ter uma série de coisas ali que fala, cara, vamos ajudar um pouquinho mais isso? E fazer. É o compartilhamento de ideias. Fala, se está com a mão levantada aí. Só, só queria perguntar, mas acho que sempre houve pesquisadores independentes. Exatamente. Porque eu, por exemplo, uma minha amiga que acabou agora de mandar uma pesquisa para a Universidade de Londres, não está ligada a nenhuma universidade já porque está reformada, e aceitaram sem problema. Sim. Não, é, é, que... é a mesma coisa. Eu, hoje, no meio do meu sabático, não estou atrelado à universidade nenhuma. É óbvio, eu vou grudar na Elsa vou grudar na Carmen, eu vou grudar no interioridades, na ECA, no que quer é que seja, mas eu não estou em nenhuma delas. Então, é uma pesquisa independente, sim. A Rosana, que daqui a pouco me bate você não falar dela, mas tudo bem, ela não está aqui ainda, não me bate, uh, que eu estou tentando fazer alguma coisa com um Pasdoc com ela. Mas ainda não rolou. Eu sou independente. Então, tanto é legal. O artista, né? o artista uh, conceitual, né? no meu caso, de performance, a gente já tem um hábito né? de pesquisa. Eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de biblioteca que eu já li muito e leio. Você né? vai muito... Você uh, vai aprofundando né? na pesquisa. Precisa. exatamente. E é esse espaço que a gente quer aqui. Então, sim, por favor, participem, isso aí é... Ele me convidou é pessoa... foi a Alessandra, Alessandra então... Matias. É, a Alê assim... é meio... Nossa, e senhora. aí cá estou e estou encantada, eu quero fazer <risos> parte. Por favor, venha, ano que vem vai ter, com certeza. Povo, eu vou colocar aqui, então, a, a, o vídeo para a gente, no mesmo esquema que foram os, a, os últimos dois dias, a gente passa o vídeo, assiste o que o povo falou e depois a gente conversa com todo mundo. A Carmen teve um problema lá de luz, ela já volta. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Eu não vou nem congelar o som, porque esquece, vai dar erro. Que nem deu ontem. O Deac não está aqui para eu perguntar de novo. Ah, tá aqui. Ha! Pronto. Vou compartilhar este... Vocês conseguem me ouvir ainda? Eu vou cortar meu som e vejam se vocês me ouvem o um áudio, tá? Narrativas se encontram em cruzilhadas de imagens e afetos. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? No passado, as imagens tinham funções e circulavam de forma bem diferente das de hoje. Porém, mesmo com tanta transformação, inclusive da materialidade, algumas sobreviveram. Essa persistência me provoca uma inquietação. Afinal, por que certas imagens permanecem? Essa questão tem atravessado a pesquisa artística e educativa narrativas que se encontram, que são imagens que dialogam entre si, reunidas por meio da minha memória, aproximo realidades diferentes, desafio o tempo linear ocidental e a lógica geográfica da história da arte. Analiso a trajetória desse trabalho visual que surgiu em 2015 como uma encruzilhada de memórias e afetos. Ao compartilhar as imagens nas redes sociais, elas se cruzam com outros olhares e, em conjunto, ganham outros significados. A memória é um dos temas mais trabalhados pelos artistas na atualidade, inclusive pelos artistas afrodescendentes, que discutem como as lacunas na nossa história, seja individual ou coletiva, reverberam na poética artística. Entendo a encruzilhada na pesquisa narrativas que se encontram como parte do pensamento negro. Ao criar fusões entre as imagens, que constituem o um inconsciente coletivo, sinto que elas me pedem justiça, ou seja, pedem uma reparação histórica. Em 2019, como desdobramento, desenvolvi o laboratório de escuta de imagens, com o intuito de aproximar as pessoas das imagens de maneira sinestésica, e não apenas visual tendo como referência o álbum de família que é feito para ser contado e portanto falado ao dar materialidade para elas por meio do papel fotográfico convido o público a dizer o que ouvem quais memórias as imagens contam as relações com o papel modifica o tempo de observação e atenção podendo ser manipuladas como um jogo montadas e desmontadas. Assim, o público passa a ser os curadores da exposição Sem Paredes, rompendo, portanto, com a lógica hegemônica do Cubo Branco. Olá a todos. O artigo enviado ao Congresso trata da metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento da marca institucional da Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, elaborada em 2019, cujos autores do artigo eram membros na comissão para a elaboração da mesma, a saber eu José Marcos Cavalcante de Carvalho, Hamilton Damas de Oliveira e Alexandre Silva dos Santos Filho. Foi formada uma comissão multidisciplinar por solicitação da reitoria para a elaboração da marca sendo formada principalmente por professores do curso de Licenciatura em Artes Visuais, membros da Reitoria e da Assessoria de Comunicação da instituição. Objetivou-se estudar a criação de uma marca para a Unifesp, uma vez que esta universidade é uma instituição recém criada pelo MEC e tem a necessidade de estabelecer uma presença política e institucional marcante a partir do seu símbolo nas relações de pertencimento, cooperação e igualdade que são as principais preocupações da Universidade no âmbito da sua responsabilidade social junto à comunidade universitária. Os conceitos da marca foram alinhavados em torno da representação dessa comunidade e nas relações de representação e interação, sendo a Universidade a agregadora das diversas matrizes culturais e a mediadora num pensamento de cooperação, igualdade e representação social. Reuniu-se na concepção teórica autores como Dorfler, eh, Einstein, Dondes, Heller, Peon, Ribeiro, resultando, enfim, num símbolo representativo de uma instituição que passa a refletir né, eh, e formar né, uma visibilidade eh, nacional né, em relação aos seus fazeres é, como uma Universidade Pública Federal. O meu muito obrigado e um abraço a todos. Olá a todos, meu nome é José Marcos, o trabalho apresenta o desenvolvimento de aulas compreendidas no período pandêmico da Covid-19, promovido de maneira síncrona e assíncrona dentro de um formato mediado pela metodologia ativa em disciplinas ministradas pelos professores Hamilton Damas e eu, José Marcos Cavalcante de Carvalho, no curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. A suspensão das atividades presenciais do Ensino Superior Federal com isolamento social, como medida de segurança sanitária, desafiou a comunidade acadêmica a repensar e adaptar novos contextos de ensino. Nessa perspectiva, as disciplinas ministradas foram orientadas pelos docentes, visando a importância da autonomia dos discentes na percepção e teorização de um juízo crítico de uma identidade pessoal voltada para sua inserção e reflexão sobre a importância das suas histórias individuais, na sua representatividade social e acadêmica, enquanto sujeitos que devem ser representativos. As disciplinas desenvolvidas em suas perspectivas visaram a importância das experiências pessoais e grupais no reconhecimento de si e do outro a partir das metodologias que foram desenvolvidas no período pandêmico. As disciplinas almejaram fortalecer a autonomia pessoal nas oposições e convergências de seus grupos de pertencimento e nas relações sociais mediadas na sociedade. Temos como referencial teórico Kanglini, Barbosa, Taylor, Freire, Arslan e Avelberg. O meu muito obrigado e um abraço a todos. Olá pessoal do Ciantec, eu sou o professor Radamés Rocha. O trabalho apresentado consta de uma experiência de docência na disciplina eletiva de estudos da performance na licenciatura e bacharelada em artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco durante o primeiro semestre de 2021, sob a forma de ensino remoto em virtude dos protocolos instaurados pela pandemia da Covid-19. Dos oito alunos matriculados, selecionamos quatro trabalhos que revelam a riqueza e a diversidade poética dos processos criativos. O trabalho final da disciplina foi uma vídeo performance como exercício reflexivo e prático e que manifestou aprendizagens ricas e significativas. As gravações foram realizadas de modo caseiro nos respectivos domicílios dos alunos. O primeiro trabalho apresentado é do aluno Rafael Rodrigues. O título do trabalho se chama O Sangue e foi publicado na plataforma Vimeo. O segundo trabalho do aluno Matheus Rosa é intitulado O Sufoco, também está publicado na plataforma Vimeo. O terceiro trabalho da aluna Luana Ferreira foi publicado no perfil do Instagram e está intitulado Diário de Bordo. O quarto e último trabalho apresentado é da aluna Luciana Andrade. O título tem e e foi publicado no seu perfil do YouTube. Observamos de comum entre todos os trabalhos apresentados como reflexão final que foi unânime a inspiração em questões que contemplam situações de confinamento social no enfrentamento da pandemia da Covid-19 a exemplo do enfrentamento político perante o atual governo federal no desempenho dos protocolos de saúde, os feminicídios dentro das relações conjugais, os conflitos nas relações interpessoais familiares, como também as consequências das tensões psicológicas advindas do medo e da insegurança e que afetaram a todos no coletivo. Portanto, as produções, estas video performances, muito mais nos aproximam do que nos distanciam, visto que são retratos do coletivo da sociedade, nos quais em algum aspecto nos reconhecemos no cotidiano, mesmo que o conteúdo tenha características autobiográficas. Acreditamos também que os resultados deste exercício promoveram efetiva contribuição na formação de bacharelandos e licenciandos em artes visuais, ao aplicar os aportes conceituais de fundamentação teórica e prática nas interfaces da performance no universo das artes e do potencial desta linguagem sobre os discursos do corpo e o processo de criação envolvendo as tecnologias mediáticas. Até mais, pessoal! Olá, meu nome é Thais Galvão, eu sou designer de formação com pós-graduação em gestão de projetos e práticas pelo PMI e atualmente eu desenvolvo a minha dissertação de mestrado no Instituto Federal do de Sul de Minas, né, é, no curso de educação profissional e tecnológica. É, o tema do meu artigo que eu vou apresentar para vocês é o trabalho de conclusão de curso do curso de comunicação visual como um instrumento político que é o tema do Ciantec 2021. Normalmente é, desenvolver o trabalho de conclusão de curso é sempre um momento de muita atenção para os alunos e muitas vezes os alunos acabam entendendo esse tipo de projeto como um projeto meramente formalizador do final do curso, ou seja, eu preciso fazê-lo e entregar para terminar o curso. Mas o projeto de conclusão de curso ele pode vir a ser um importante instrumento político e de reflexão social é, e está ligado diretamente à atuação da sua área de projeto, né, ou da sua área de formação, como um agente de transformação. Né? Então, é, o meu objetivo com esse artigo é demonstrar como tem sido o meu trabalho na escola técnica, em específico no curso de comunicação visual, que envolve conceitos de projeto, conceitos de arte, e como nós temos desenvolvido os trabalhos de TCC. Como linha de base do, do artigo, a gente vai conhecer alguns fundamentos, né, aspectos conceituais do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso e da pesquisa. A gente vai conhecer também alguns fundamentos sobre o ensino técnico no Brasil e como ele chega, né, como ele se desenrola e chega a, a, até hoje, né, o que temos atualmente. E por fim, a gente vai finalizar falando sobre um projeto que foi desenvolvido e que serve como vozes, ou da periferia, ou sobre é, ideias e conceitos que precisam ser debatidos pela sociedade. Portanto, o projeto de conclusão de curso, ele vai além desse projeto para concluir o curso, mas ele se transforma num objeto de reflexão e num objeto de transformação através da formação profissional e tecnológica. Obrigada. Aí A gente volta com esses brilhantes pesquisadores uh, para conversar um pouquinho. Uh, primeiro, antes a gente começar a falar, eu acho que é legal lembrar, apesar de ter mandado isso aqui para por e-mail para todo mundo, uh, a ideia do, do, do, do programa de hoje, né? O amarração desse desse material diz o seguinte: a arte de ensinar são políticas de aproximação e expansão da mente, políticas estas que testam os limites do sensível. Metodologias que provocam pensamentos e instigam viagens ideológicas, tais quais obras de arte. A ideia aqui, inclusive, acaba ficando meio estranho, né? O, o, o Zé aparecendo duas vezes, dois tecidos mas eles são complementares entre si, na verdade, pelo menos na, na, na hora que está fazendo o pensamento curatorial. Uh, falar de, do, que a, do que a instituição, vai representar e falar do que os alunos fazem, de como eles conseguem chegar naquilo, tem uma influência. Né? É um pouco do que a Thais acaba colocando no final, ah, amarrando a, a, o empenho do aluno em relação à realidade que ele vive. Né? Na, na universidade, você dá uma realidade para ele. Na No mercado, a gente vai ter que caçar essa realidade de alguma forma. E a gente vai pegando isso aí em várias outras situações. Ah, PC, mas e aquele primeiro vídeo lá que fala da, do laboratório? Cara, para mim é a, é a parte mais deliciosa, e não estou puxando o saco não, muito pelo contrário, uh, imaginar um laboratório de imagens, um laboratório de ver o visual, ensinar a ver. E... Que tipo de representação, de significação a gente vai tirar daquilo? Para nós, a maior parte dos professores aqui, ou de pesquisadores que trabalham com artes, ou o que quer que seja, entre aspas, é fácil, mas não é. A gente está tão viciado em referência que fica muito simples você olhar uma coisa e não ver o resto. Não ver até aonde ela pode chegar. Eu costumo falar que a gente esquece do básico muitas vezes. E a gente vai caminhando nesse, nesse emaranhado todo, uh, e a Carmen também. Carmen, você quer falar do, do, dos materiais? Eu quero. <risos> Bom, boa noite a todos, né? todas e todos. É, eu tenho a grata satisfação de ter sido convidada pelo PC para é, falar um pouquinho com vocês nessa mesa, e, e assim, eu acho que a primeira, a primeira questão que eu acho que a gente levantaria nessa posicionamento do corpo eh, como o agente de trocas dialéticas né, entre professor e aluno dentro da instituição é justamente o problema da gente ter eh, passado todo esse tempo no, nesse período da pandemia em situações remotas. Então, a primeira, a primeira questão que eu gostaria de ouvir de vocês, e que todos vocês, de um jeito ou de outro, citam, menos a, a Eli Diana, Eli Diana, né que não fala muito disso, mas, em geral, todos falam da questão, vamos dizer, do, desse distanciamento que nós tivemos que encontrar modos de... É, não apenas de interagir com os alunos que eu acho que essa interação ela acaba acontecendo eu acho que modos de encontrar metodologias e estratégias de relação dialética nessa situação que nós vivemos então eu gostaria assim talvez de primeiramente que a gente fizesse uma rodada se vocês concordam com isso de de, de falar não só das dificuldades, mas das conquistas, das superações que nós tivemos que viver para a gente, é, é, junto com os conteúdos que estão sendo desenvolvidos, e cada um poderia falar a partir do seu próprio conteúdo, é, como é que essa, essa vamos dizer, dificuldade foi superada, com que estratégias, o que, ou, se as metodologias que sempre foram usadas, elas de uma certa maneira ainda vingam nessa, nessa situação de, de relações docentes e de licentes remotas. Queria saber o que vocês acham, porque eu trabalho no Museu de Arte Contemporânea e a gente está fazendo visitas virtuais, vocês podem imaginar, dentro do acervo, não vai para o acervo e faz visita virtual. Então é um tal de arranjar powerpoint que não acaba mais. Então, eu queria que vocês pudessem situar essa, essa dificuldade, esse encontro com alguma coisa que nos abriu horizontes, e se vocês acham que isso vai ser utilizado de alguma maneira daqui para frente, ou daqui a pouco nós vamos todos voltar para a sala de aula. O que vocês acham disso? A partir dos vossos conteúdos, né? Cada um com o seu conteúdo. É... E daí, eu não sei quem quer falar primeiro, aí abre, né? Ah, não sei se a, a vou chamar a Thaís, né? posso chamar a Thaís? Thaís pode, tá? pode tá sim, bom. Carmen, tudo bom? Tudo bom, bom. Tudo, boa noite a todos, eu gostaria de dizer que estou muito contente de estar aqui, até porque é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre ensino técnico. Na maioria sim. das vezes, as pessoas olham muito para o curso superior, para a pós-graduação, mas eu estou aqui em São Paulo e dentro e trabalho numa instituição de ensino chamado Centro Paulo Souza, Souza, né, que são as ETECs, como o pessoal conhece. E dentro das ETECs a gente tem o um curso chamado Comunicação Visual é talvez assim, um dos cursos mais antigos da ETEC. Né? Ele era desenho de comunicação. Primeiro era desenho expressivo, depois virou desenho de comunicação, aí virou design gráfico, aí o MEC mandou mudar o nome e virou... <risos> e virou comunicação visual. E agora, em 2021, o MEC mandou mudar de novo e agora vai se chamar design gráfico de novo. Né? Mas, basicamente, a gente tem o um curso técnico em design gráfico. É... Em, há cinco anos atrás, eu recebi o desafio de desenvolver os trabalhos de conclusão de curso, do curso de comunicação visual, que até então estava reduzido à produção de identidade visual. Quando eu digo é, reduzido, eu não quero dizer que a produção de identidade visual é algo menor, mas dentro do leque de opções que a gente tem de comunicação visual, por que desenvolver só identidade visual? Né? Os alunos também se sentiam é, quase que castrados, assim, porque eles queriam desenvolver outras peças, outros tipos de produto, e até a normativa então era que desenvolvesse só é, pro, é, produtos de, de, de identidade visual. Então, nesse desafio, a gente, eu comecei, junto com alguns outros professores na escola, a estudar quais seriam essas melhores técnicas para passar para esses alunos. E em 2018, então assim de 2015 até 2018, foi uma fase de muita experimentação, então tentava uma coisa, não dava certo, no próximo semestre mudava e assim por diante, quando em 2018 eu entrei, na, na pós-graduação de gestão de projetos. Que soa estranho eu falar de gestão de projetos num congresso de arte, mas, na verdade, tem a ver com a fala que o PC falou para a gente, deste cruzamento entre mercado e academia. Porque muitas vezes a formação de arte, a formação de design, elas não, não nos preparam para transformar os nossos, a nossa produção em produtos para estar no mercado, e a formação, de, a pós-graduação de gestão me ajudou a enxergar isso, e a partir disso a gente, eu desenvolvi, então, uma técnica, uma metodologia, na verdade, baseada nos conceitos de gestão de projeto para desenvolver os TCCs de comunicação visual. Então, eu aplico com os alunos do ensino técnico, é, conceitos de gestão de projetos que, que é visto no mercado, ou seja, eu estou tô bem tô preparando esse aluno para trabalhar no mercado de design, principalmente, agora estamos falando da gestão do design, gestão de projetos do design, então eu preparo o aluno também nesse sentido. E essa preparação ela não é só teórica, ela é vivida, ela é prática, porque todo o TCC do aluno é desenvolvido sob essa mesma metodologia. metodologia. Então, ao mesmo tempo que ele aprende a aplicar, ele aprende fazendo. Né? E isso agora, no período pandêmico, foi fundamental. Possibilitou que a gente continuasse com a produção dos TCCs, a gente não teve queda da qualidade das produções dos TCCs, justamente porque essas ferramentas de gestão possibilitou para os alunos fazer um planejamento dos trabalhos de conclusão de curso é, com aquilo que eles tinham dentro de casa. Então, a casa virou o um grande laboratório. Então, foi um momento de muita experimentação, de trabalhar com os recursos que tinha. Muitos desses alunos, uma vez que foram retirados da escola pelo distanciamento social, né, que foi importante, foi fundamental para todo mundo tá, chegar vivo, inclusive, nesse momento. Mas a gente começou a descobrir outros softwares, a gente começou a descobrir os trabalhos manuais, a gente começou a descobrir que a câmera do celular pode se transformar numa uma excelente câmera fotográfica. Então a gente vai ver, depois eu vou mandar alguns links para vocês, é, de projetos que os meninos tiraram fotos com o próprio celular e você não diz que é uma fotografia de celular, está né? é, tá muito boa o resultado. A gente resgatou os trabalhos manuais, então a gente teve diversos trabalhos de ilustração que foram iniciados manualmente, depois finalizados é, no meio digital, num processo de ajuda mútua, porque nem todos os alunos tinham os aplicativos, nem todos os alunos tinham o computador. Então, a pandemia fez a gente redescobrir que se a gente souber exatamente quem nós somos, o que nós temos... A gente consegue adequar a nossa produção para que a gente consiga fazer um trabalho de conclusão de curso sem o famoso desespero, que é muito pertinente ao trabalho de conclusão de curso. Não precisa ser. O trabalho de conclusão de curso é um momento de é, aprendizagem muito importante para o aluno. Não é um momento de desespero, não é o um momento do aluno sair com raiva do professor, com raiva do próprio projeto, muito pelo contrário, os alunos têm saído com orgulho dos projetos que fazem e querendo exibir para o mundo os resultados que eles conseguiram. É isso. <risos> e Só assim, não sei, alguém que gostaria de continuar essa discussão pensando assim... E acoplando uma pergunta a partir do que a Thais falou, é como é que esses trabalhos, por exemplo, de TCC, que são trabalhos de conclusão de curso, eles foram enviados para o professor, porque são trabalhos de design gráfico, são trabalhos que exigem né, uma determinada, vamos dizer, visualidade super... Né, tem uma sofisticação ali, né? Isso. Então, é diferente de você apresentar o trabalho na sala de aula e uhum. você enviar um trabalho em, em tipo que vídeo. Eles a apresentação do TCC em si, a gente trabalhando no formato uhum. de vídeo, como a gente está trabalhando aqui no Ciantec. Então a gente tinha uhum. pessoas convidadas, né, de fora, que a gente inclusive bateu recorde de convidados. A gente teve mais convidados no online do que no presencial. Geralmente, quando a gente fazia a semana de bancas e TCCs, a gente tinha 30, 25 convidados por Sim, dia. Olha. Os nossos trabalhos agora bateram 60, 50 convidados por dia. Os alunos ficaram super felizes. Né? A gente até chamou os TCCs de Pandêmico. Foi o nome do nosso TCC, Pandêmico. <risos> que legal muito legal é, E aí a gente teve, todos os trabalhos foram filmados e tudo. E a entrega do trabalho dos alunos, a gente optou pela entrega dos PDFs, né? Totalmente em formato digital, até pela indisponibilidade de poder sair para fazer uma impressão e a indisponibilidade financeira. A gente teve muitos alunos que os pais ficaram desempregados nesse período, é. quando não o próprio aluno. Quando foi o aluno da tarde, foi muitas vezes o pai que já não tinha mais condições de bancar a impressão, de bancar esses trabalhos em 3D, que antes, no presencial, a gente entregava. No, aluno, no caso do aluno do noturno, porque eu dou aula para os dois períodos, né, tarde e noite, no aluno do noturno, o desemprego foi do próprio aluno. Então, a gente também teve que lidar com esse desafio da desistência na permanência do curso porque o aluno, muitas vezes, queria sair, porque não tinha opções não tinha internet de qualidade. Então, eu, como orientadora, e aí não é fazendo uma propaganda, mas assim a gente teve que flexibilizar, inclusive, até os horários de atendimento, porque, às vezes, o horário de atendimento não cabia no horário da aula. Eu tinha uma aluna, por exemplo, que só tinha internet se ela subisse na laje da casa dela. Ela morava numa comunidade, não pegava o sinal, e ela só conseguia ter sinal de internet, se ela subisse na laje da casa. Ela era uma aluna do período noturno, eu não ia pedir para essa menina subir na laje da casa dela às oito horas da noite. Então, eu atendi a ela em outro horário, que fosse mais seguro, para ela conseguir subir na laje e conseguir falar comigo. Então, é. É, muitas coisas... E, e aí foi, foi interessante também participar do Ciantec esse ano, porque nesses dias eu não podia a, a, Participar o período inteiro, mas eu participei de pedaços. E eu vi o quanto que a gente produziu, mesmo durante a pandemia. Né? O pessoal achando que a gente estava de home office, que a gente estava maratonando série, dormindo. Gente, a gente estava estudando. Né? A gente estava produzindo conhecimento, a gente estava, inclusive... É resistindo para poder refazer esse país no pós-pandemia, que agora é o assunto que a gente está tratando. E agora, todo mundo vacinado, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente restaura, restaura relações, restaura a alma das pessoas que está extremamente machucada, extremamente dolorida, né? É, durante a próprio próprio período de TCC, eu trabalhei muito essa temática com os alunos. Então eu tive muitos alunos que falaram sobre perda, sobre morte, sobre o isolamento social, Tive trabalhos lindíssimos de fotografia. De sombras pela janela, esse é o TCC, né, um livro de fotografias de sombra pela janela, porque ela pegou COVID e ficou isolada. Então, nesse momento do isolamento do COVID, ela produziu o projeto de TCC dela. Muito bom, muito, olha que beleza. É, realmente os professores, né, trabalharam, né? Trabalharam, né? Trabalharam aí, muito mais às vezes. O que, que, vezes. que você acha dessas é... eu tinha pensado assim que o Radamés, ele fala muito é. das quatro, na realidade o título do trabalho dele é Relatos de experiência no ensino remoto, nos cursos, no curso é. de artes visuais. Eu não sei se ele gostaria de pegar esse gancho aí e, né, do design dessa dessa metodologia que nós poderíamos vamos dizer que você fala né radamés, que é é um o encontro com as particularidades de cada um mas que elas alcançaram outras outros conceitos outras noções né dessa troca então eu fiquei pensando que o radamés podia pegar o gancho se ele quiser depende do pc do pc também o que ele acha né não sei se ele quer dar outra... na verdade eu queria falar justamente isso Rada você não quer aproveitar e amarrar com essa situação porque uh, tanto Rada quanto o, o Zé vão falar dessa situação em dois momentos bem distintos né a Thaís tá está colocando a o píncaro do troço lá vai entregar tudo vai ser e acabou se criando diversas poéticas em cima disso, como essa garota que acabou entregando a uh, uh, sombras na janela face à dificuldade que ela estava tendo. Né? <risos> Inclusive, uhum. tem outras coisas também que a gente acaba espelhando. As performances do, do, do Hada, uh, a gente fez. Alguma... A gente vírgula. <risos> Olha eu já tomando posse disso. O Lucas fez também com o pessoal da... Uh, uh do cinema, e só que primeiro semestre. Eles também tiveram que fazer essa vídeo performance e surtaram. Surtaram. Meu, como é que você faz uma vídeo performance que não seja para fazer cinema ou para... Eu... E aí, é claro, foi massacrado, né? Mas tudo bem. Era aprendeu direitinho. Uh, Rada, conta pra gente. Como é que foi o seu caso? Boa noite a todos novamente. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Lucas? Aí... Uh, é, até falar que tem dois alunos aqui, viu, PC, lá da Federal de Pernambuco, conheci o Cardona e a Daiane, são alunos meus. É o seguinte, uh, uh, obrigado pela pergunta, Carmen. E a sua pergunta, olha, me segura aí para não falar tanta coisa. Anotei aqui um, uma listinha mas ela é muito ampla, porque em dois anos de pandemia de ensino remoto, eu saí de uma situação para outra. O ano passado eu estava em São Paulo, eu era coordenador e professor de ensino básico de uma das dez melhores escolas de São Paulo, e entre outras questões, mas também a pandemia influenciou para isso, eu saí da escola e passei no concurso para professor substituto da Federal de Recife, e para professor do estado da Paraíba. Então, agora eu falo de uma cidade do interior da Paraíba, chamada Esperança. O nome cabe bem para o momento, né? Chamada Esperança. E aí dou aulas dentro do processo remoto para o pessoal de, de artes visuais, lá em Recife, e também dou aulas para, uma turma de, para turmas do ensino médio EJA, de uma cidadezinha que fica na divisa entre a Paraíba e Rio Grande do Norte uh, com menos de 5 mil habitantes e aí eu saio assim eu pulei três realidades né é, de uma das dez melhores escolas de uma rede de escolas entre as dez melhores de São Paulo para uma federal e para uma, uma escola pública do Governo do Estado na cidade do interior da Paraíba bem tentando responder o que a Carmen colocou. Nessa questão de comunicação com os alunos, entre tantas tanta coisas que nos afeta e na fala final aí entre a Carmen e a Thais, a gente não parou de trabalhar, né? a gente ficou procurando como permanecer, como conseguir dar aula e como se comunicar com os alunos. Então, tem situações ainda, eu falava isso do ano passado, em São Paulo, e ainda falo isso, que a gente está escrevendo ali na plataforma, se for Classroom, se for Moodle, se for que seja como for, a gente fica procurando é, uma, uma, uma linguagem um tanto coloquial e, e um aluno entende de um jeito, e de vez em quando eu preciso voltar lá e ficar reeditando aquelas orientações de atividades assíncronas, porque cada vez que um lê, eles entendem de modos diferentes, a gente precisa repaginar e voltar. E aí eu falo isso foi uma das, das questões de, que a Carmen colocou aí. Outras, outra questão que cai dentro dessa disciplina que eu dei de estudos da performance com professor substituto foi que, pensando eu, né, acabando de entrar, chegando na Federal de Recife e pensando em fazer uma disciplina prática no meio de uma, de, de, da Câmara, né, aqui do... do do computador, seja lá como for, propus aos alunos uma atividade de ativação corporal, né, para fazer uma imersão, e aí solicitei umas toalhas. Logo, a, a disciplina era na quarta-feira de manhã, isso lá, março, né, quando a gente tava naquele pico novo da, da, da pandemia ali, tudo mais, e aí estávamos lá logo cedo. Alguns abriram a câmera timidamente. Porque os alunos estão respaldados com um documento do, do, da federal que o professor não pode obrigar a abrir a câmera. E aí, eu fiquei imaginando, né? Se fosse no presencial, eu, a disciplina seria outra coisa, né? Outro percurso uma disciplina de estudos da performance, né? O corpo ali tentando fazer alguma prática e tudo mais. Como não era, né, eles já saíram perdendo muito, e eu ficava me envolvido, envolvido com isso como professor, tentei fazer uma prática corporal por meio da câmera. E aí foram, né, até que eles foram, né, com a toalhinha, aí acontece o que aconteceu comigo ainda há pouco, eu caio do MIT. Quando eu volto, né, ainda tento voltar com a mesma empolgação, os alunos não abrem mais a câmera, né? não abre, não se sente mais, perdeu o clima. Eu arrumo forças né? lá, não sei de onde, para terminar, né? como professor, né? terminar aquela prática, aquele aquecimento, e não, não fiz mais nenhuma, nenhuma atividade corporal. Né? Busquei outros caminhos para alimentar, para motivar, para aprofundar a discussão e eles chegarem nessa produção que, que foi, foram essas vídeo performance, eu convidei colegas meus para dar workshop na disciplina, o Lucas participou em uma das disciplinas aqui, o Lucas Tolotti, é... e aí textos, né? E a gente tinha que comprar livros, só que minha gente, comprar livros aqui na Paraíba para chegar demorava muito, saía mais caro do que o preço do livro. Então eu ligava, né, Lucas, tu tem o PDF de tal livro aí? Não sei quem tem, né? Eu pagava algumas taxas de plataformas para baixar os PDFs, porque eles, nem eles tinham biblioteca, nem eu também tinha biblioteca, que eu nunca tinha, não é da minha área, performance. Eu sou apenas um curioso, então eu não tenho uma biblioteca de performance, mas eu tinha que oferecer material para eles. Por aí vai. Aí eu anotei aqui que eu ouço muito falar, dentro das formações, tanto do âmbito privado como no âmbito público, e acredito que outros professores aqui estão se falando muito de metodologias ativas, né? Adivindas aí com a nova, com a BNCC, né? De ferramentas tecnológicas, né? aí, Padlet, que outras eu já usei, além de Padlet, Miro. Uh, nossa, um, já usei tantas e agora me, me foge. Mas é, eu acho que quando a gente acreditava né, que nessa discussão da internet, né, da, da, do cyber espaço, né da, da, da sociedade, da, da informação, que, que isso seria algo mais democrático no entanto a pandemia nos trouxe uma realidade que deu muito mais ênfase aos extremos e como professor eu acompanho isso e aí agora se me permite eu vou falar da realidade do governo do estado da paraíba que a pergunta da carmen cabe mas não é o trabalho que eu trouxe que eu apresentei aqui para vocês esse trabalho que estou apresentando na Cientec, ele saiu como texto no boletim da FAEB, da Federação de Arte e Educação do Brasil, e foi apresentado semana passada na Ampap, da Associação Nacional de Pesquisadores e Artes Plásticas, e a questão do corpo e desse corpo tecnológico e das mídias coube também dentro do escopo do, da Ciantec para esse ano. E aí, assim como os alunos lá da, da UFPE, como os meus alunos do governo do Estado, eu sou muito flexível, como professor, sem perder a excelência acadêmica. Então, eu sou flexível com os prazos. Eu não tenho uma contraprova para dizer, ah, o aluno, não... ah, você está me enrolando, você nem sei. Como é que você vai me provar se o MIT caiu de verdade? Gente, não tem como. né. A gente tem que criar relações dialógicas, tem que confiar na educação humanista freiriana. E é esse caminho que eu tento criar essa relação intimista que a gente perdeu do presencial. Né? Eu não tenho mais o abraço, eu não tenho mais o cheiro, eu não tenho mais o, o, o olho no olho, então eu tento ir por um discurso freiriano da educação humanista e acreditar, ok, não dá para entregar hoje, entrega amanhã, entrega depois, como também ser flexível, sem perder a excelência acadêmica com os procedimentos. Alguns alunos me relatavam, sim, eu queria que colocar como melhor em nada mas eles falavam que poucos professores os alunos da federal poucos professores aceitavam a escrita de um resumo de um fichamento, de alguma coisa à mão manuscrito mas eu tenho alunos tanto na federal de recife como do governo do estado que só assistem aula pelo celular gente eu acho desumano alguém editar um trabalho um powerpoint pelo celular eu acho desumano. Então, eu peço para eles é que tentem fazer uma, uma escrita caligráfica que dê para ler, para que eu possa... Faça uma fotografia de dia, porque de noite faz sombra, né? com a mão. Limpa a lente da câmera com, com a camisa para tirar aquele esfumaçado. Né? Vou dando essas dicas e tem dado certo. E tem dado certo. E aí, é, tem alunos, por exemplo, que se refugiaram tanto na Federal de Recife como para a usana rural, onde a internet funciona pior ainda, né? com celulares que não conseguem caber tanta coisa, que não dá para estar tá baixando tanto aplicativo e tudo mais. Eu tenho que acolher todos esses tipos de alunos. Não é só aquele que tem um mega computador, uma cadeira potente e tudo mais. Tenho que acolher todos esses. E aí, agora falando um pouco que não foge dessa realidade, dos alunos do governo do estado da Paraíba. Ainda no ano passado, quando eu estava em São Paulo, eu divulguei nas minhas redes sociais uma reportagem do governo do estado que saiu, que a Paraíba tinha sido, isso se repetiu há semanas atrás, a Paraíba saiu como, em primeiro lugar, de todos os estados do Brasil, com melhor ensino remoto. Saiu semana passada novamente, inclusive o governador foi até São Paulo receber este prêmio em mãos presencialmente. Gente, agora eu posso falar como testemunho loco Não é. É só números e coisa para inglês ver. Não é novidade nenhuma tudo aquilo que a gente critica, não é. E é tudo neoliberalismo puro e eu fico assim me ruendo o que eles arrumam de editais para bonificar professor tem que entrar no edital para ganhar o 14º salário e o 15 Tem que entrar em outro edital para entrar no, no, no, no ano cultural de José Lins do Rego. Tem que entrar em outro edital para a gicana, não sei o quê. É tudo edital e tudo para amarrar professor. Porque os editais vêm com cronogramas, o professor que não cumpre o cronograma, não vai ganhar aquela bonificação. Infelizmente. E pouca gente vê. E as pessoas ficam batendo palmas e soltando confetes sem ver a realidade que está por trás disso. Ele prometeu, desde julho, prometeu tanto para os professores uma bonificação, uma ajuda para notebook. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu tive que investir com isso, investir investi com internet, comprei computador, a mesa de trabalhar, a câmera, tudo, tudo, tudo. Não tive retorno, nada disso. Quando ele quis agora fazer o retorno com isso, ele foi vir um edital, e aí eu tenho que cumprir um calhamaço de coisas, senão aquele notebook vai ser... Pode, a, a vigilância sanitária, eu uso até esse, não. Pode bater na minha porta e confiscar o notebook de volta. É. E aí eu fico vendo os meus alunos, né? inclusive o trabalho com, o, com esse pessoal do governo do Estado, eu escrevi para um artigo no CONFAEB, para ver se vai sair o resultado, se vai ser aprovado, e eu conto esses percalços com eles. Eu tenho áudios guardados dos meus alunos e mensagens dizendo que ficam frustrados, que querem sair, que vão desistir, porque não conseguem acompanhar a aula. Eu contei, assim que eu entrei, quantos alunos assistiam minhas aulas por computador. Nenhum todos assistem por celular. E eu fico assim, eu fico perguntando, a imagem que eu estou colocando para vocês, o PDF, o PowerPoint, vocês estão vendo? Tá, professor, não se preocupe. São super educados, super atenciosos. E eu só vejo aluno caindo, caindo, caindo. A sala de aula, para mim, se reduziu o WhatsApp. Tudo que eu falo no Meet para 5, 10 alunos, eu tenho que repetir com um resumo no WhatsApp. Não dá para mandar no WhatsApp uma imagem que eles não têm. Eu fui visitar a cidade deles uma vez, porque eu tomei vacina a primeira dose, eu tive que viajar para lá. É mais longe daqui para lá do que de onde eu estou, para a capital, para João Pessoa. E aí, quando eu cheguei lá, não funcionava. Então, fica... Até mensagem de áudio, gente, fica rodando assim e não baixa no bate-papo do WhatsApp. Então, não adianta ficar mandando PDF que eles não baixam, aplicativo que faz lá um pop art da vida. Não adianta que eles não têm celular que aguente memória para isso. O, quando eu tenho alguma coisa assim a mais, eu tenho que criar um link, tipo do YouTube, e o PDF está postado naquele link do YouTube. É essa a realidade. Mas como, por exemplo, num edital aí, desse do, do 15º salário, 14º, salário 15º, 14º e 15º, ele já mudou a data três vezes, porque com certeza teve baixa adesão, porque muitos professores não têm um projeto para atender todas aquelas categorias. Eu falei, olha, teve baixa adesão e na propaganda dele, ele quer dizer que teve uma alta adesão, então cada vez mais ele está dando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Bem, desculpa por, por delongar tanto, mas é isso. Tá? Não, Espero que eu tenha respondido é... a você, Carlos. Nossa, muito, muito. E, e quer dizer, o que nós estamos vendo é que a, as metodologias de ensino, elas, de uma certa maneira, por exemplo, naquilo que você trouxe, ela é uma, uma superação da questão... Né? É, virtual que quer dizer a grande metodologia é você encontrar vamos dizer um caminho um percurso né que é diferente do que a Thais trouxe né é, eu não sei é, eu, eu, eu a gente são duas coisas né primeira nossa realidade atual o que que o significado da educação hoje é cada vez mais comprometido e todas as dificuldades que a gente tem e a, e a luta do professor que, mesmo assim, acredita e, ao, ao mesmo tempo, encontra, vamos dizer, a, a, a vontade, o esforço e, tudo, e o conhecimento, né? propaga o conhecimento para justamente criar essa ideia que o eu, Paulo César trouxe brilhantemente desse corpo político. Né? Mas nós estamos... No, mas o, os corpos políticos que estão ao nosso redor, pelo amor de Deus, né? Eles estão fazendo tudo para destruir tudo aquilo que, a, que, que, que o nosso esforço, a nossa crença, isso que você falou, o nosso final de humanismo ainda tenta propagar uma coisa importante para o nosso país, né? É, então, muito obrigada, maravilha, Radonese. Feliz de falar com alguém que está lá na Paraíba. Muito legal, eu gosto muito do nosso... O Brasil é uma coisa muito linda, né? A parte Sim. que é linda é muito linda, né? Carmen, ah, eu e... acho que a gente tem um, um, uma ressalva também bem grande, são os diferentes Brasis. Isso. E as diferentes políticas que a gente acaba encontrando por aí. Nossa, é impressionante. Ah, ensinar é fácil. É. Quando você tem condições de na hora que a gente consegue lidar com o público interessado ou que tenha recursos ou que tenha condições, nossa, daí já flui, né? É maravilhoso. Só que o que acontece aqui, São Paulo, né, que é o meu, <risos> é o meu mundinho e eu ainda sou privilegiado nesse ponto. O meu mundinho era restrito, a universidade particular, uh, rica, bem rica, uh, era muito fácil, né? E ainda assim eles não liam, não faziam, ah, enfrentavam, é entre aspas, a mesma desculpa. Mas ok, a gente dava um jeito, fazia, acontecia. A hora que a gente encontra um, um IDH diferente, uh, reflete na educação. A gente encontra, por exemplo, os índices aqui, de São Paulo, são pífios em relação a cidades como o Campo Grande, que é de quem eu tenho pelo menos alguma referência Uh, de algumas cidades do Nordeste, onde o interesse é muito maior e as condições são muito menores. Onde em São Paulo, mesmo na rede pública, acaba sendo muito mais fácil as condições, não melhores, mas mais fáceis, e o interesse acaba sendo pulverizado em outras dificuldades. Né? Como a Thaís colocou, uh, a pessoa está na laje para poder estudar. Desculpa, ela não vai estar na laje toda vez que ela precisar ou que ela quiser. Vai ser difícil. Outras políticas vão influenciar isso também. Num dia que chovia, por exemplo, ela não conseguia fazer aula. E vamos colocar em outras situações, tipo, ela está numa comunidade. E a Sim. violência? E a violência. E é, a mulher? Era essa era a minha preocupação com ela. Como é que eu vou expor essa menina a subir na laje às 10 horas da noite? Vai saber se tem luz lá? Vai saber se vai ter tiro à noite na comunidade. E é, é literalmente. A, a gente resgata a situação de um corpo feminino uh, desrespeitado. Sujeito a uma violência Sujeito cognitiva, a uma violência social. Violência. Né? E aí a gente esbarra na situação em que aqui, neste Brasil aqui, também não é tão fácil assim, porque a Thaís está aqui em São Paulo também, mas é outra realidade, né? A hora que a gente fala de, de ETECs, uh, eu de cara penso Kaká, eu Caetano de Campos, é no meio do cambuci, maravilhoso, No cheio... meio do braço, o Kaká é no meio do braço. Pois é. Do mas... lado da estação, do lado da linha de trem, cara. E aí? E aí? Será que dá para comparar todos? Será que a gente vai conseguir colocar essa realidade lá fora? Lá fora, deste Brasil, tá? Lá fora, Nordeste. Lá fora, Salvador. Vamos pegar as capitais que sejam, será que vão ter as mesmas condições? Né? As políticas de ensino não são padronizadas. E a gente força uma padronização. A gente continua exigindo essa padronização. Nicolas Negro Ponte, lá atrás, a. Cadê? A Jana não tá aí. Ok. Uh, ele falava do computador de 100 dólares. A gente tentou fazer o computador mais barato possível aqui. Ridículo. Porque era um período em que ninguém precisava desse computador. Quer dizer, precisava ou não precisa? Mas não precisava como precisa agora. E agora a gente precisa e não tem. As, as escolas públicas aqui têm o apoio do governo para comprar o computador para poder dar aula. <risos> Desculpa, cara. Eles fazem o apoio de mil reais. Oi, Eles... falei o computador que você compra com mil reais. Vou, vou ter que fazer uma parte aí do meu chefe. É. Meu chefe fez um evento, mês passado, né? Todo circense chamou a imprensa, chamou a minha superintendente, inclusive, anunciando... É, não sei quantos milhões de reais para as Etex, etc. É, só que isso agora, depois de dois anos de pandemia, então assim, a gente já passou pela, pelo corre, né? já passou, agora que eles anunciaram, e isso ainda vai ser posto em votação. Só que o jeito que foi anunciado, parecia que o dinheiro já estava aqui, para a gente sacar e começar a usar. A gente nem sabe se vai ser aprovado isso, gente. Aí ofereceram essa bolsa computador para professor. Eu trabalho com softwares gráficos. Eles estão oferecendo dois mil reais para gente, gente. Com o dólar a cinco e trinta. Qual é o computador que você compra? Só, de microf... Só entre microfone e câmera para melhorar o áudio e ter condições de dar aula, porque eu não tinha câmera aqui, eu gastei quatrocentos reais. E assim, né, Thaís? Essa é a realidade para todos os Brasis. Cara, não, não, não dá. Quando a gente fala de política de ensino e arte, <risos> desculpa, o artista é o professor que consegue fazer alguma coisa para dar alguma aula minimamente uh, satisfatória. E a gente faz, tá? A gente faz sim. A gente tira leite de pedra nesse período todo. A peteca não caiu. E a condição do aluno também ficou intocada. Mas será que não falta um pouquinho de apoio também das... Escolas, dos ministérios, da... sindicatos até. Né? Por que o sindicato não pode lutar por uma bolsa real? Ah, porque só o professor vai se beneficiar. Não, não é só o professor. Se o professor tiver um bom equipamento, o professor vai ter uma boa aula também. Acho que o primeiro beneficiário talvez seria o professor, mas o que isso vai gerar de benefício? para a sociedade como um todo, é Sim. essa visão holística que falta, né? Essa visão eu do tive, todo. Eu tive no começo da pandemia, eu ainda estava lá na, na, na, na faculdade, e eles ofereceram para os professores que não tinham como, não tinham computador, não tinha. Eles ofereceram o computador da faculdade uh, e ofereceram também uma rede, ou seja, ia ter o compartilhamento da rede, da internet deles. Então, ok, legal. A maior parte dos professores ali não precisava disso, né? Mas foi uma bela uh, tentativa. Na época eu fiquei preocupado com... E os professores que não tem como? Os professores de outras situações, não digo de outras instituições, de outras situações, é, mas a, a, o, o nosso uhum. trabalho é, é também formar gerações, né? as, as gerações futuras. Nós precisamos né, é, discutir e, e, vamos dizer, todo esse nosso esforço também tem a ver com, uh, vamos dizer, resistência. Né? O nosso trabalho é um trabalho de resistência também, é, não, com a educação e com a arte, né? porque a arte também é resistência. sim. E, sim. E a gente tem que pensar que, ao fazer nosso trabalho, a gente também está propagando para ver se toca, né, vamos dizer, alguma rede aí Sim. possível. E temos, obviamente, que continuar a lutar. Eu ia perguntar para o José o que, que ele acha, ele vindo lá da Federal do Sul do, e, sudoeste do, e Sudeste do Pará, como é que você... Eu acho que a nossa discussão, ela é, são duas, né? tá, ela está tá se bifurcando em duas, né? no sentido que é, nós temos, vamos dizer, um, um, uma, uma proposição é, educacional, né? educacional-artística, é, que veio para o... partiu, por exemplo, do... do da proposição da Thais com o curso técnico, que eu teria muitas perguntas para fazer sobre isso, que eu acho assim, muito importante o, o curso técnico, em vista, inclusive, de como está o Brasil. Né? Quer dizer, nós precisaríamos ter uma expansão do curso técnico para fazer frente a isso que o PC está trazendo, que seria essa profissionalização dos nossos estudantes. Né? Como é que a gente vai enfrentar o que nós temos que enfrentar aí? Mas, e é o outro lado, é esse lado que nós precisamos pensar como pensadores também, porque senão a gente também não derruba nada, né? Que nem o Radames ele pegou toda essa questão do Zap, que, né? Nossa Senhora, mas tem toda uma proposição ali e todo esse atendimento que ele faz, imagine você, tudo que ele faz na sala de aula, depois ele tem que passar para o Zap, Quer dizer, ele é tempo integral, professor, tempo integral, né? Porque isso ele vai fazer o quê? De madrugada, de dia, de noite, né? O aluno que. E... Então, eu queria saber o que, que o, o José e o Hamilton, né? que estão juntos na, em dois, duas apresentações de trabalho dessa, dessa, do desenvolvimento das aulas, daquilo que vocês estão é, propondo, é, para depois a gente passar para a nossa querida. É, ele Diana que vai falar um pouquinho desse laboratório, né? Como é que talvez as dificuldades do laboratório pegando esse gancho de tudo que nós estamos colocando? E eu teria para para depois para falar que eu participo de um grupo de estudos, né? E o grupo de estudos teve uma discussão essa semana sobre o o, o pensador Charles Bernard, Charlot, que é um pensador que está em voga na faculdade de educação da Universidade de São Paulo e ele falou um negócio assim que eu fui lá falar e daí eu, todo mundo ficou assim meio não gostou do que eu falei então eu queria aqui já que estamos falando de educação depois quem sabe abrir um pouquinho para as minhas questões né <risos> se vocês quiserem E aí seu José e seu Hamilton, né é, chato, boa noite, vocês estão me escutando bem? Sim? Estão escutando? Tá. Hamilton, abre o seu áudio também. Ah, acabei de abrir agora. Isso. Boa noite. Bem, boa noite a todos, né? Então, como a professora colocou, é, eu e o Hamilton, né? Somos... É, parceiros aí nas duas é, comunicações, né? Nós somos professores da Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá e em outros campi, né? São cinco campos no total. Nós somos uma universidade nova, né? Oito anos, né? É, então, a gente, como um dos nossos leitores, né? O professor Maurílio dizia que era a Unifespinha né a gente está engatinhando aí numa série de processos mas a, a universidade ela vem a partir de um desmembramento da UFPA que atuava em Marabá e aí ela teve essa autonomia em 2013 né eu fui procurar o dado hoje e aí é, a gente também né, teve essa relação com a pandemia e que as universidades federais elas demoraram um pouco né, para saber exatamente o que estava acontecendo e como se daria né, essa relação é, do atendimento aos alunos né, por meio das questões é, do uso das tecnologias né, para mediar então não se sabia por muito tempo, né? levou realmente um tempo para que as federais, não só a nossa, né? tivessem uma resposta a isso e de que maneira é, haveria essa resposta. Né? Eu tenho ciência de que outras universidades têm cursos híbridos, né? que você tem realmente a parte presencial, mas tem também algumas disciplinas que são tratadas de forma remota o Hamilton depois vai falar um pouco, né, porque existe uma diferenciação em conceito dessa relação do que é um ensino em EAD e o que é um ensino remoto. Existem é, uma série de documentos, é, a, os professores que trabalham nas federais, né, bem sabem que isso foi muito discutido e que existem algumas relações aí é, que foram apropriadas pelas universidades. A nossa, não havia até então né, nenhuma é, maneira, né, nenhuma disciplina trabalhada remotamente. Então foi uma coisa realmente nova, sendo construída, e por isso né, nós trazemos esses relatos, porque no nosso entender isso é importante para perceber como que essas mudanças fizeram com que fosse repensadas né, essas relações aí que seriam dadas né, como o Luiz colocou aí se, se realmente a questão do de congressos híbridos né, ensino híbrido se aconteceria eu acredito que ela deve acontecer né, eu acho que é uma coisa natural porque a gente percebeu que funciona né? pode ser que ela não esteja afinada da forma que a gente acredita né? mas que ela tende a melhorar né? isso a gente pode se dizer que foi um susto né? a gente não tinha essa perspectiva e ela se dá a partir do momento que a gente tem essa necessidade né? e é a partir da necessidade realmente que a gente começa a repensar uma série de outras coisas né? como elas devem se desenvolver né? então a partir desse esse prólogozinho, né eu queria dizer que eu acho essa mesa incrível né o, o congresso tá sendo incrível mas essa mesa é muito bacana né então eu vou dizer por que que eu acho essa mesa muito bacana né então primeiro pelo Radamés que tá lá em Pernambuco eu sou pernambucano né mas vivi a minha vida inteira em São Paulo né? então praticamente um paulista mas eu sou pernambucano depois, a Thaís é professora da ETE. Eu sou aluno da ETE, do mesmo curso de comunicação, desenho de comunicação. Então, eu me formei no CACA. Depois do CACA, eu fui fazer design gráfico. né? Então, eu, Ora, dei na não, eu dei aula no CACA, mas não é do meu tempo, hein, gente? É só a referência. Não, não. <risos> não, eu fiz o CACA em 99, 2001. Né? Então, já faz um tempo. Eu fotografo desde 1993, né? então depois fiz o Cacá, fui fazer a graduação em design gráfico, depois fiz o mestrado e o doutorado no Mackenzie né? de Educação, Arte, História da Cultura. A professora Regina está aqui, o professor Risoli. Né? Então, assim, adorei o trabalho da Iana, né? achei fantástico, porque essa associação de imagens, assim, eu faço isso no meu mestrado, no meu doutorado, então, isso é maravilhoso perceber essas relações que as imagens dão, né? Então, nesse sentido, né, eu fiz algumas anotações aqui, a partir de alguns questionamentos que vocês foram, foram traçando, e aí, depois, eu retomo especificamente no que a professora Carmen perguntou, né? Então, assim, quando a gente fala dessa relação de um mundo imagético realmente eu sinto falta né então principalmente pelas questões do design e da própria arte dessa relação de uma alfabetização visual a gente vê imagem todos os dias mas a gente não tem a compreensão de como essas imagens como os pesos visuais os equilíbrios as tensões como elas se dão nessas imagens e para mim é de suma importância né o professor Hamilton ele e eu né nós fazemos parte né de um projeto que alguns de vocês devem saber que é o arte na escola né e eu já dei alguns workshops falando exatamente dessa relação da importância né da alfabetização visual porque você precisa entender a imagem né para pensar como que você vai organizar um layout um texto então isso é essencial e é deixado de lado né então as pessoas quando começam a fotografar né eu sei que no cá ou no seus no teu curso você vai dar esse embasamento que eu acho que é muito necessário né E aí é, quando é, se coloca essa questão do, do curso remoto, né? É, que o professor Radames coloca, realmente é muito complicado. A gente precisa, eu sei de professores, né? Que são é muito restritos, né? No sentido de acolher essa diversidade, de, de realmente de possibilidade de se fazer várias coisas, né? Eu conheço alunos que passam fome, gente. Então, é, às vezes a pessoa não ou compra o Xerox, né, do texto, né? É, ou come alguma coisa. Então, assim, realmente eles usam o celular, né, para tentar fazer os trabalhos deles. Eu sei de vários que faziam trabalhos, né, no celular, que é uma coisa que realmente é possível, mas dá muito trabalho, né, então é muito mais confortável você estar sentado num computador e tal, né? então essas relações aí de internet, de custeio, né, então as próprias federais, no nosso caso, o que, que elas fizeram, né, eles é, distribuíram chips, né, a partir de um cadastramento social, para que os alunos pudessem né, ter acesso à internet para ter as aulas dentro do período é, pandêmico. Né? Nós instituímos aqui dentro da universidade o período letivo emergencial, que eles chamavam, e que é o pleto, né, que daria as diretrizes né, é, para que se fosse, inclusive cursos, né, o Hamilton vai falar um pouco sobre isso, né, é, para que eles pudessem é, e para que nós né, tivéssemos aí, é, o pensamento né, que a gente fosse instrumentalizado para dar essas aulas. Elas aconteceram de forma síncronas e assíncrona. Né? É, damos as aulas a partir do Meet. Né? Tem funcionado muito bem. É, essa questão dos alunos aparecerem ou não é uma coisa... Eu gosto, né, a universidade também prega isso, inclusive as de São Paulo, quando eu lecionava aí, do contrato pedagógico, né, então assim, no primeiro momento, se dizer exatamente, né, como que vai ser a disciplina, ser muito sincero nisso e como é a atuação é, que o professor tem junto aos alunos e como que espera que seja essa retribuição, esse feedback, né. E, assim, eu nunca pedi para que os alunos é, mostrassem os seus, rostos, os seus rostos, né? Muito embora, no primeiro dia de apresentação, eu peço que eles o façam para que eu possa conhecê-los, porque quando é uma turma que eu não conheço, né, eu gosto de ver com quem que eu estou falando, mas que isso ficaria livre. O que me espantou em tudo isso é que a coisa flui né? A coisa flui. É, entrando agora no, no texto, né? A, a minha relação é uma disciplina de arte, cultura e sociedade, né? Nesse, nesse período. E aí essa relação de é, colocar o aluno como é, autônomo, né? No sentido de que o professor é o norteador, né? Do conhecimento e o conhecimento... No, não sou apenas eu que tenho, mas é um, um conhecimento que eu vou dar um direcionamento e que eles, a partir né, da sua vivência, da sua relação social, da sua troca, do seu espelhamento, podem construir a, tua, a sua autonomia e seguir em frente dentro do seu processo social né? É, pensando a sua relação com a sociedade. Né? Funcionou muito bem. Né? Então, eu trago essa questão deles se apresentarem... Né, colocarem de onde eles vieram, né, como que são a família, quais são as pretensões, né, e aí é uma coisa que as pessoas vão se abrindo e nesse sentido a gente vai tendo uma coisa que eu acredito piamente é essa questão, né, vocês já devem ter ouvido ou lido, na verdade, né, um, um poema da Marina Colassante, que ela diz que eu sei, mas não devia, que ela diz que com o passar do tempo, né, a gente se esquece de abrir as janelas, mais ou menos dessa forma. A gente se escreve e se esquece de abrir a janela para não, não ver o sol. Porque que a gente mora num apartamento de fundos e pelos mortos né a gente não os nomeia mas a gente coloca números porque é muito mais fácil saber de um número do que saber que foi o João a Maria ou o José que faleceram que é uma coisa muito importante dentro dessa questão da pandemia meu pai morreu antes da pandemia né? morreu em janeiro, a pandemia começa dois meses depois e dentro desse período da pandemia eu perco mais de 12 pessoas não só com Covid, mas com outras doenças né? então inclusive meu primeiro professor de fotografia e outros amigos de fotografia então eu tento resgatar dentro dessas histórias né, é o que o Paulo Freire vai colocar né, nessa relação de identidade e pensar a relação da sociedade como algo muito importante dentro da construção né, das identidades. Né? Então, mostrar que você tem valor. Né? Então, e quando a pessoa se apresenta, né, eu sei que você é a Maria, você é o PC, né? você é a professora Maria de Lourdes, então eu não te vejo apenas como uma pessoa que está aqui no Congresso, mas eu te vejo uma pessoa como eu, e isso se reflete na maneira que eu vou trabalhar essas relações com você e com o mundo, então eu acho né, que isso é muito importante. E aí o professor Hamilton agora vai falar um pouco, né? ele era uma disciplina prática, né? então levam outros questionamentos. Né? E aí eu encerro aqui né, esse, esse momento de, de fala, mas aí tem um outro texto sobre a marca da universidade, e aí eu acho que a gente poderia seccionar e falar do primeiro texto, depois falar da marca, porque aí eu acho que talvez fique metodologicamente mais claro. Né? Então, Hamilton, fique à vontade aí para expor. É importante que você está falando, né? Você começou e, e a minha disciplina, né? Quanto é, experiência nesse período é, emergencial, né? E de metodologia em que é, a universidade não se falava, né? Não, se, como, não se tinha, né? É, tinha por, é, por conhecimento de um professor ou outro, algumas outras metodologias, mas a metodologia ativa né, e como proposta para o um ensino remoto, né, eu e os alunos ficaram naquele período de três, quatro meses, zero, a, distanciado de tudo. Né? Então, quando a universidade ela oportunizou para nós né, é, o curso, não era obrigado, naquele momento, aceitar a, o retorno, né? E alguns professores ofertaram a disciplina, como o professor José Marcos, e, e a minha foi ofertada por uma turma de formandos. E o quanto foi importante, né? Era uma, é, uma disciplina que era práticas artística inclusiva. Tá? Ela tem uma, uma sequência, a 1 um e a dois. né? E, e de como a gente falando dessa inclusão a partir também desde que estavam fora, e eles ansiavam esse retorno né, de uma forma é, totalmente remota né, e totalmente distante. Foi novo, mas a, a universidade ela oportunizou para os professores é, cursos e capacitações, né, falando e, e né, de como poderia ser essas possibilidades de ensino remoto, porque nós não estávamos preparados para o ensino à distância, né, no ensino remoto, diferente de uma AD que tem todo uma regulamentação, é, o curso já ele já tem o seu corpo, os seus tutores, o seu corpo todo desenhados, né, para o ensino remoto, né, o ensino à distância, né, tem as plataformas tem é, a, a, as videoaulas, as orientações, um calendário ca acadêmico, né? No nosso caso, a universidade, né? o nosso currículo é presencial. E aí? De como oportunizar? Eu vejo aqui como o professor Ramaz, é, né? É, Hamed, né, ele oportunizou por é, possibilidades ativas, né? É, ele encontrou quais são os caminhos, né, é, que de mais acessível para esses alunos. E aqui não é igual. Também nós precisamos encontrar esses caminhos. É, é um desafio enorme para nós professores, né, é, e para o, o aluno, né. Disponibilizar de equipamento, né, a universidade possibilitou isso também, mas não todos conseguiram equipamento e nem, nem sempre é, o que é oportunidade é, tem a, a possibilidade para eles é, é, é o ideal né? então é, hoje a universidade ela ela possibilita né é, o calendário foi instituído né? eles todos retornaram de uma forma remota né mas é, é assim quanto experiência prática né? é, do trabalho é, de ensino remoto, né, laboratório, daí fui dar uma oficina de desenho. Tá? E culminou, no final da oficina, uma apresentação via de praça né, pública, numa tá? oficina isolada, nisso daí. Mas é assim, o que eu via pela tela de celular, o que eles faziam em casa, e quando eles foram apresentar pela tela celular lindo, bonito, enquadrado, certinho. Mas quando eu fui ver o produto é, lá, né, a base que era desenho, quando foi ver no papel, é, eu vi que nem tudo remoto resolve, tá? Porque eu fiquei é, decepcionado com alguns trabalhos, não pelo pelo aluno mas porque eu tinha falado, olhando no, no desenho, é, vamos dizer, dando uma, uma, uma aula de forma que eles entregaram esse desenho, entregaram esse trabalho, né? eles fizeram um, um portfólio, mas quando você vai ver o, o original, é outro, né? muda, né? Daí, assim, é, onde que estava a obra? Qual que era o caminho? O portfólio era melhor do que o que estava o produto lá no papel, né? Que foi mostrado. Isso foi interessante para perceber também que nem sempre o ensino é, de laboratório é, remoto resolve. Mas era uma necessidade deles e contra a minha também. Tá? Então eu trago isso daqui, né? Para colocar que socializar com todos, né? Que é, práticas é, é importante ter, né? Mas nem todas as práticas de ensino remoto ela pode possibilitar, como se fosse uma labo... é, um laboratório de desenho, tá? E daí faltou enquadramento no papel, daí faltou alguns arranjos, né? Alguns contextos que na tela não dava para falar, né? Mas é, é visualizando aqui, né? É, todos né? É, essa é, perfazendo que esse caminho né, que é o de metodologias ativas, né, e como a gente trabalha, como a universidade teve essa oportunidade aos professores de um curso, de uma, é, de uma capacitação, é, podemos é, tivemos a liberdade de pensar também como que seria, né? É, não é uma plataforma fechada. Né? dentro de um AD, sim, uma, é, possibilidades que a gente tem que encontrar esse caminho. O trabalho é maior, né? muito maior, porque é, hoje os alunos já conhecem, mas no início a gente não conhecia quais que eram os caminho se era pelo WhatsApp, se era por, por salas via de reuniões né? do Google Meet ou outras plataformas né? no, no Google... É, então é o própria universidade ela tem a sua é, seu ambiente né onde dá para inserir conteúdos mas não tem essa interatividade né? então a gente criamos esses caminhos alternativos e foi por esse é, por esse campo em que a é, hoje até nesse momento né a gente nós trabalhamos dessa forma né? É, esses caminhos alternativos, né? Que nem é regulamentado no TPC, né? Do curso, mas o que que a gente podia, que é, tinha que deixar, é, na verdade, não poderia deixar o aluno na mão, né? É, nós. E aí, e agora? Então, o que queremos fazer? Até então a, as portarias existentes, né? As Vamos dizer, os é daqui né é, dá a possibilidade do aluno de, de trancar a ah, o período de fazer uma ou outra ou de subir de bloco porque sabemos dessas dificuldades né enorme para é, o engajamento do aluno né? infelizmente muito não consegue né? é, acaba tendo essa essa evasão né mas, é, assim, nós temos essa expectativa né agora do retorno né no próximo ano, né com todos os né esse retorno que é presencial, que é mais caloroso. Né? Então é isso. Marcos, tem alguma coisa? Alguém? Sim. Ah, eu Só achei maravilhoso mais... o depoimento. Desculpa, Zé. É, eu adorei o depoimento de vocês. Eu só pensei uma coisa e depois o Zé fala aí mais o que ele quer falar. Que seria assim, é, nós não temos ainda uma linguagem é, desenvolvida para é, esse tipo de interação. De uma certa maneira, a gente fez o que a gente fazia na tela, não foi um pouco isso? Então, isso que o Hamilton falou, que muitos não responderam direito, eu tive o mesmo... Dez aulas a, a, até quarta-feira, era a décima aula que eu dei. E falei, falei, mostrei nos escala, que E, de repente, a resposta, veio uma resposta que parecia que eu não tinha dado o meu conteúdo. Então, eu entendo o que o Hamilton falou, porque, de uma certa maneira, nós não temos uma, uma, uma linguagem de extensão a essa virtualidade que, vamos dizer, apreende o que está acontecendo lá, e eles aprendem o que está acontecendo aqui, não é, não é, José? Não sei o que, que vocês acham disso. Não fez parte da nossa formação, né? A gente teve Sim, um... isso, a, a, é. baseado ao a experiência anterior que a gente tinha, né? O, eu só queria colocar, né, que quando o professor Hamilton diz é que não está no PPC, né, parece, ou deve parecer para alguns, que isso é uma irregularidade, né, mas esses processos, eles foram todos, né, sistematizados a partir dos conselhos superiores da universidade, né, então, essa questão do aluno poder fazer o curso dessa forma, do período é, letivo emergencial, né, como eu disse, o PLE, então, isso tudo foi colocado dentro dos conselhos superiores, ouvindo os institutos e assim por diante. Então, foi algo regulamentado, né? Então, tanto o professor quanto o aluno poderiam é, se omitir de dar aula naquele período ou dentro desse período emergencial, né? Eu e o Almilton, acho que fosse, foram só nós dois, né? Outro, acho que talvez teve só nós dois, né, que resolvemos é, fazer é, dentro desse período emergencial. Para mim foi muito significativo, porque como eu, eu mencionei, foi muito interessante né, tratar dessa forma com os alunos e como eu disse, funcionou muito bem para mim, mas é evidente que as minhas disciplinas são disciplinas teóricas, né? Então, por exemplo, gravura, pintura, né? Cerâmica, é, outras disciplinas não tem como funcionar dessa forma, né? Mas, deixando claro, né? Que todas essas relações aí que foram dadas, elas foram a partir dos conselhos superiores, né? Então, é porque quem é de uma universidade é, particular, quando a gente fala de conselhos superiores, de portaria, não entende muito isso, né? Quem são das federais, a coisa é muito, vamos dizer assim, direcionada. Então, você tem... Conselho superior, conselho não sei o quê. Para você sair para um congresso, você precisa de uma portaria. Para sair para um congresso no exterior, eu preciso da portaria e ela tem que ser publicada no diário oficial. Então, tem uma série de outras questões. Então, eu tenho instituto, tenho faculdades. Né? Então, tem toda uma relação aí de hierarquia, não é como numa outra universidade que talvez você tenha um reitor e ele manda em tudo, né, aqui dentro das universidades federais e aqui, né, principalmente na nossa, tem essa questão realmente da, de poder conversar, né, tratar essas relações, né? A gente costuma dizer que na Universidade Federal não existem segredos, né? Porque tudo tem que passar pela questão administrativa, os técnicos, então as coisas são mais abertas, né? Não é aquele cochichinho. Pode até haver, né? mas tudo é, tem que ser estabelecido por portarias, por reuniões de colegiado, que devem acontecer uma vez por mês, né? então tem uma série de é, questões que são tratadas, então nesse sentido, é. só para colocar que houve, evidentemente, né, disposições lá dos conselhos superiores da instituição para que esse período emergencial ocorresse. É, na verdade, a burocracia só que difere um pouquinho, são instâncias diferentes, mas nas particulares é a mesma coisa. Uh, Rada, você estava querendo falar, você levantou a mão de novo, fale, conte. Sim, vou falar e vou me despedir ao final. <risos> uh, eu anotei aqui da fala, é Marcos? Zé Marcos é o Marcos, né? É o Marcos. <risos> o Marcos falou assim, que a gente tem alunos que passam fome, isso isso só aumentou. Né? Então, a gente teve que lidar com essa situação, tivemos que também lidar com a situação de medo da morte e aqueles que perderam parentes, né, os alunos traziam muito essas narrativas, né, falavam no privado e tudo mais, e, e foi algo que a gente teve que acolher também, no sentido que eu falo dessa educação humanista, né? de abrir o ouvido e ser sensível para isso, mesmo na frente de uma tela, né? eu não conheço pessoalmente os alunos da... Da UFPE, eu já falei que tem dois aqui conosco. Não conheço os alunos do, de Nova Palmeira, da cidade que eu dou aula lá do EJA. E depois eu lembro de uma aula, mudando já em, em momentos tão diferentes que a gente já vai se estendendo tanto, né? É, de uma aluna que abriu a câmera, por exemplo, no dia que estava indo vacinar. E ela estava ensinando em cima da moto e assistindo a aula pelos fones de ouvido. E, professor, estou indo me vacinar, mas estou assistindo a aula, viu? Estou aqui em cima da moto. Eu não esqueci também dessa, dessa imagem, ficou, ficou na, minha, na, minha, na minha mente. E outra que eu anotei aqui, do Hamilton, falou da questão do, das, das disciplinas fracas, né? a parte técnica, né? de estar ali do lado do aluno. Eles, eu falei que eles não tiveram acesso à biblioteca, mas também perderam os laboratórios, o Hamilton falou isso. E, e a Câmara, por exemplo, é, é, por mais que a gente tenha eu achava que eu não ia investir muito, sabe, gente, na, nos equipamentos, porque eu achava que a pandemia ia durar pouco tempo, né? A gente já tem aí professor youtuber, eu, eu não faço questão de ser professor youtuber, nem de ser professor digital influencer, não faço questão, ainda não é minha praia, né? Como a gente falou aqui, não fomos formados para isso, mas, assim, a gente... Se, a gente é, Mostrar as nuances do, do grafite né? na câmera, não consegue ver, né? a gente não tem essa... Faltou isso também. É... Eles perderam a, a questão da materialidade dos laboratórios, né? a gente não podia dizer, saiam e vai comprar lá na Calunga material XXX. Todo mundo está aí, sem dinheiro até para comer. Imagina para estar tá comprando material de arte com qualidade. É outra coisa que eu tô... Não foi só livro, gente. Os materiais de arte eu não encontro nem aqui em Campina Grande, que é a cidade mais próxima, não encontro em João Pessoa, e também eles não encontram, e eu não encontrei em Recife. A gente tem que pedir de São Paulo. É, eu fico incrível, porque eu fiz faculdade em Campina Grande, voltei 20 anos depois, e a mesma dificuldade de comprar material. E fica aquela coisa assim, poxa, arte é caro, material de arte continua sendo caro, e fazer arte continua sendo caro, porque a gente não consegue nem comprar para querer. E a gente sabe que faz diferença o material de qualidade para passar pelaquela experiência, né? para pegar o, ele, ele sentindo o papel. Né? Então, ah, professor, eu só, tenho lá, eu só tenho folha sulfite da impressora. E eu ia dizer o quê? Faz com a folha sulfite da impressora. Eles não tinham material com gramatura 120, nem tinha como sair de casa, nem ia dizer para sair de casa e comprar. Então, corroborando a fala do Hamilton, também teve perdas disso. E eles tiveram que avançar eles tiveram que passar para o próximo semestre, né? eles já estão, eu estou com a turma aqui, o, o Cardona aqui, o Luiz, que vocês falaram no, no chat, ele já está no quarto período, né, Luiz? Contando o quinto com o período complementar, se não me engano, né? Eu estou no terceiro, mas se fosse contar com complementar, seria o quarto. Isso, ele já está na metade mais ou menos do curso, a coordenadora já está falando de, de estágio com ele, e ele não voltou para a universidade presencialmente, né? já estava falando de estágio com ele. Então, é uma coisa meio assim, a gente fica... Que realidade é essa, sabe, gente? Bem, eu peço minhas desculpas, mas eu tenho que sair, porque eu já troquei uma aulinha com, com, com, com os professores lá da Escola do Estado, lá de Nova Palmeira, para poder não, não participar só de, de uma hora e chegar até duas horas conversando com vocês, mas agora já não dá, tenho que me retirar para dar a aula do segundo horário lá com o pessoal do EJA, tá? Adorei falar, o bate-papo, adorei, assim, uh, uma mesa coletiva, né? todo mundo, quem pôde abrir a câmera abriu, todo mundo participando, um clima muito muito acolhedor, muito afetivo. Carmen, um prazer. Ah, ser, eu também, fiquei apaixonada pela, pela mesa, maravilhoso. Adoro Obrigada eu também. Por, pelas coisas Adame. que vocês falaram. Eu queria... É, assim, para a gente não deixar de citar ele e também, o que, que, que será que ela falaria né, para nós? Pra, pra ah. que ela está ela aí ainda? Ah, eu estou. Tá, <risos> Inclusive, Oita! era uma das é, coisas gente... que eu ia pedir para você amarrar, essa sensibilidade que todo mundo falou que perde um pouquinho com o distanciamento e tudo mais, eu acho é. que o seu é extremamente sensível e trabalha isso. exatamente com isso. O que, que, é, isso, que, que seria né? esse laboratório, né, nessa... Nessa situação toda Deixa eu ver a carinha E eu quero ver a carinha da Elidaiana porque... Eu estou aqui, estou te é vendo, vendo Carmen Ah, olá, que bonita o Marcos Obrigada. quer falar bem? É, é uma pergunta Radamés, você... beijo grande para você Fala Marcos você, você é de Campina Grande né? Você fez o curso de Artes Você foi, professor, foi aluno do professor Paulo que esteve conosco no Mackenzie não não foi tá. não, porque não ele foi. é da Faculdade de Artes Visuais de Campina Grande Campina Grande da Federal de Campina Grande não tem Artes Visuais eu dou tem, aula então, lá né? em Recife para Artes Visuais Campina Grande tem Arte e Mídia tem Edu Comunicação arte e Tá Industrial é tem, não artigo. não nós... Na época que eu, que eu fiz a graduação, arte e mídia ainda não existia. Era 20 anos atrás. Beijo, gente, foi um prazer. Desculpa ter que me retirar, tá? Boa aula, professor. É, então, eu, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou é, participando do congresso. E dizer assim que é uma felicidade imensa pelo fato de ouvir tantas narrativas, né, tão sensíveis, é, ouvir é, falar, a educação é a minha vida, então, eu acho que está aqui realmente algo muito simbólico e muito é, do amor mesmo, né, então, é, é, o narrativas que se encontram é um trabalho que eu desenvolvi no período em que eu trabalhava é, na Pinacoteca do Estado, porque eu venho de uma de uma experiência de educação não formal, então eu nunca dei aula em escolas, mas eu digo que eu não saio da escola, porque é, no período como educadora, as parcerias né, com as escolas eram muitas, e, e quando eu saí de lá, eu fiz alguns trabalhos voluntários, né, até, enfim, até 2019, eu fiz vários trabalhos voluntários em escolas, mas eu venho dessa parte mais da educação não formal. Então, Nativa surgiu nesse período como mediadora, de olhar essas imagens, de perceber essas relações, algo muito da memória, né? E aí aquilo foi crescendo, crescendo, e eu comecei a compartilhar na, na, no Facebook, depois no Instagram, porque essa ideia do compartilhamento sempre foi algo muito importante para mim. E em 2019, já tinha quatro anos que esse trabalho estava no Facebook, eu senti uma necessidade de colocar ele no mundo, sair do, do mundo digital, Justamente por conta dessa afetação das imagens, né? eu acho que eu sou muito afetada por elas e eu escutei o Instagram Narrativas que se encontram, né? O nome. E essa, essa, essas imagens vinham perguntando, e vinham me perguntando coisas, né? E eu comecei a perguntar também para elas por que certas imagens permanecem, o que, que vocês querem de mim. E aí elas me diziam coisas e eu ia trazendo assim para a consciência e pensando, como educadora, como que eu posso fazer com que as pessoas também sejam afetadas por essas imagens, cada um de um jeito, né, do seu modo. Então eu imprimi essas imagens, é né, muita imagem, muita imagem, então assim, para o laboratório em 2019 eu imprimi cerca de 100, que já é muita coisa. Né? E aí eu levei papel fotográfico, o primeiro laboratório foi no Instituto Federal, onde eu estudava na né? época, fazia um curso de é, extensão de literatura, e a literatura também é algo que me interessa demais. E eu, e eu dentro da Semana da Cultura, eu fiz esse, o primeiro laboratório com os alunos do ensino médio. Né? E aí foi assim um momento de... É isso, minha gente, vamos lá, vamos ver o que cada imagem diz, né? E foi muito especial, porque foi muito do sensível mesmo e muito do experimental. Eu não sabia o que ia acontecer, porque eu nunca tinha feito. Eu levei as imagens, pedi para eles olharem, escolher uma imagem e falar com elas. Isso aí já foi uma, para eles já era uma loucura, porque como é que você fala com imagem? Imagem fala. Então, assim, eu falei, não, gente, vocês vão descobrir um jeito de falar com essa imagem. E, eles fiz, e aí eles escolheram, mas foi muito assim, muito tímidos, não quiseram compartilhar essa essa escuta, né, o que, que essa imagem disse, que memórias elas trouxeram, e aí eu fiz é, em conjunto, depois em grupo, eu pedi para que eles, eles montassem, né, os alunos, montassem uma espécie de exposição, a curadoria, trazendo aspectos dessa escuta também, novamente, né? o que, que, que imagem conversa com o palco, o que, que elas estão conversando entre elas, e o que vocês estão conversando com elas. Então, havia toda uma ideia da sinestesia, por isso que o laboratório para o universo digital ele é muito difícil fazer fazer, porque tem toda uma questão sinestésica. Então, vem muito da ideia do álbum de família, porque o álbum de família é para ser contado, para ser narrado, é a minha família de imagens, então eu levo para eles e eles vão dialogando com a própria experiência deles de, de vida. Né? Vem muito da pedagogia do Paulo Freire, né? da pedagogia da autonomia, Justamente eu não falo, é um, é um o laboratório de escuta, eu falo muito, gente, mas no laboratório de escuta eu fico ali só ouvindo, eu estou como propositora, eu nem falo que vem de um trabalho, de uma pesquisa de arte, eu nem me apresento como artista, não, não tem esse negócio. No laboratório a gente é tudo igual, não tem esse, essa... Né, esse, é um acolhimento mesmo, é em roda, essa conversa, esse diálogo. Né? Eu tenho essa carinha aqui, mas eu já passei dos 35 e, o, e os alunos acham que eu sou nova, então eu vou na vibe deles também. E aí, e aí a gente vai né, discutindo. Com os adolescentes dá muito certo, porque eles ficam leves para eles dizerem, eles ficam tímidos no começo, mas depois eles falam tudo, né, fala tudo que vem na mente, o que a imagem disse, e aí, e aí traz muitas questões ligadas ao gênero, ligadas ao corpo, ligadas aos preconceitos, e é memórias deles, eles, e é muito rico nesse, nesse contato. E aí o segundo laboratório eu fiz na Pinacoteca, né? eu volto para a Pinacoteca dentro do, da exposição, somos muitos experimentos é, sobre coletividade, eu faço no octógono esse trabalho, e aí foi um negócio. Aí foi um momento que eu falei, meu Deus, eu não saio mais desse negócio, eu não vou, vou continuar com isso, porque foi uma catarse assim, sabe? Eu não sei quem assim viu a exposição, mas tinha uma bandeira escrito assim, é, sobre liberdade, que a liberdade não pode ser simulada. E, neste, e aí um dos alunos pegou uma imagem que tem a grada quilomba, falando no microfone, e o Sidney Amaral, né, com a gargalheira, e ele falou, esta imagem é essa bandeira, a liberdade não pode ser simulada. Neste momento eu falei, eles, eles realmente estão ouvindo as imagens está tendo uma escuta aí real e aí eu fiquei tudo super empolgada já faz, pensei assim o futuro vai ser o um laboratório demais aí vem a pandemia e com a pandemia é, veio muitas questões pessoais porque eu venho de muitos anos trabalhando como mediadora então meu último trabalho como mediadora foi no início de 2020 né e foi algo assim a pandemia me, me jogou no abismo porque é mais de 10 anos trabalhando com público, com pessoas, diária, diariamente. Diariamente a minha vida era dedicada à arte e à educação. E aí eu perdi esse contato e foi um momento de extrema, de extrema é, tristeza. Foi muito difícil, muito difícil entender o que estava acontecendo, entender como continuar, porque foi o que os professores falam, a gente não nasceu fazendo aula online, a gente não nasceu nesse ritmo, a gente aprendeu, tivemos que aprender. E eu, como eu falo, eu venho dessa educação não formal, então não tinha alunos, mas eu tinha projetos já e eu tive que adaptar esses projetos para esse universo. Apesar do lado Narrativa 2, assim, ter nascido no Instagram e no Facebook, ali era é uma outra discussão, era uma outra discussão. Né? Então esse contato vivo se perdeu, que teve esse rompimento. E aí eu passei um ano um ano pensando como dar continuidade, o Instagram superativo lá, eu passei a discutir mais no Instagram, fazer mais perguntas, ter uma questão de mediação no Instagram mesmo, mas o laboratório, até as pessoas chegavam pedindo o laboratório, e eu, adoecida, não conseguia nem pensar como transformar isso em algo para o universo digital. Até que, que eu, eu, enfim as imagens me salvaram, eu não tenho a imagem, o trabalho com educação, os cursos, tem algumas pessoas que fizeram cursos comigo, essas pessoas me salvaram, porque foi onde eu, eu percebi que eu podia, que eu continuava como educador. porque para mim isso aqui não era educação, para mim não, né, isso, não, perdi o olho no olho, perdi o contato, então eu tive muita dificuldade para resgatar né, esse, essa pessoa que eu sou, e aí... Eu fiz um vídeo, esse vídeo que vocês fizeram, vocês viram, foi o vídeo em que eu passo a pensar o laboratório a partir do vídeo. Então, eu fiz, o, a primeira experimentação foi com o vídeo, aí eu fiz um, participei é, de uma, um curso de é, cultura visual e eu levei o, o, ainda como experimentação. Então, eu levei o vídeo é, sem falar nada, sem dizer nada e aí colocando as imagens e... Depois pedir ah, para que as pessoas trouxessem as suas reflexões, os seus pensamentos, o que, que a imagem disse, o que, que ela não disse, como que é essa sensação de ver a imagem e, não ter, e ter esse silêncio, porque esse vem de um trabalho uma O narrativo se assim, encontra, ele é um trabalho silencioso, querendo ou não, no ponto de vista de, do contato, da, da afetação, de como você vai ser, é, como é que você conversa com essas narrativas. Né? Então, precisa de silêncio. Então, vem muito de, de diálogo, muito com, com essa, essa escuta do sensível mesmo, né? Que eu tenho uma escuta sensível para acolher essas imagens, então, como educadora, o meu interesse é que as pessoas aprendam, né? Pare um instante para poder sentir essas imagens, o que, que elas dizem, porque a gente, a gente entrou no mundo digital de maneira muito, assim, brusca, e a gente perdeu esse contato, né? A gente perdeu esse contato com as imagens de forma é, física, né? agora não se imprime mais a imagem, e aí, aí você perde esse, esse, essa sinestesia. Então, com o laboratório, a proposta era devolver essa sinestesia. E aí eu tive que inverter neste momento de pandemia e trazer novamente para o digital, mas tentar buscar é, a aproximação, né? E aí eu fiz outra experimentação com atores, e é legal, porque o pessoal da performance, né eu levei esse, esse, esse vídeo para o pessoal do, do teatro, e foi algo muito fantástico, porque eles trouxeram questões muito interessantes do, do próprio trabalho deles, né, como atores, a questão do corpo, do gesto, da própria narrativa, de como se constrói, e como a imagem afetou eles, né, como a imagem é, trouxe para eles questões ali de pulsão, né? Aquela imagem que, que grita, que tem uma um, uma fala mais e fala mais que a outra. E esse e essa ideia também de da minha mão, eu não apareço no vídeo, né? Mas da minha mão, eu colocando cada imagem, né? Tem muito a ver com essa ideia do, do, do de como a imagem vem, né? Como vai vem nesse nesse fluxo, né? E a gente vive o fluxo de imagens pelo, pelas redes de né, de, de compartilhamento e, e as pessoas geralmente acham que essas imagens não vão nos afetar mas afeta, né? então a gente precisa ter essa consciência e o meu trabalho como educadora de que a minha utopia é a, é a consciência, é a revolução pela consciência coletiva então no momento em que a gente conseguir trazer para a consciência questões que são muito é, do nosso dia a dia da nossa vida, então a proposta da, com as imagens não é é, a história da arte ela vai surgir em algum momento? Se alguém falar, vai. Se não falar, ela não, não tem essa, não é essa, é, essa ideia. A ideia é que cada um se aproxime da imagem e a imagem se aproxime dela, né? porque eu acho que as imagens elas, elas são muito energéticas, elas vão chegar em quem elas têm que chegar. <risos> então, eu trabalho muito com essa ideia do, da sincronicidade, da energia, de, de algo do mágico mesmo, que vem algo do encantamento, do lúdico, porque isso vem da minha infância. Eu, eu aprendi a olhar imagens quando eu era criança. Né? Eu, eu ficava com as minhas irmãs vendo é, algo de família, é, é, as, as imagens de calendário sempre me chamaram muita atenção. Eu guardava essas imagens, imagens de, de embalagem, isso tudo me chamava atenção. Então, como educadora, eu tento trazer... Né, essa, esse lúdico para o meu universo, né, de, de, no universo de trabalho, mas sempre de uma maneira muito, assim, por mais que as imagens são, imagens, tem algumas muito é, assim perturbadoras, eu tento trazer de forma leve, né, para que essa essa essa problemática do mundo das imagens não traga só sombra, né, mas que possa trazer alguma alguma luz para nossa consciência é, de pensar o afeto mesmo, né? Então, passa muito pelo amor o meu trabalho, eu não tenho para me dizer isso, porque eu acho que existe uma. Eu, eu tinha no começo, né? Eu, eu tinha no começo, porque as pessoas falam, ah, mas seu se trabalho é muito subjetivo. Mas quando eu estou fazendo o laboratório, eu fico quietinha, eu não fico ali, né? eu fico só ouvindo. Então, o... ele tem uma subjetividade muito grande porque tem amor. Então, assim, se não tivesse amor, gente, eu não estava nem aqui com vocês. Eu digo que o amor me salvou nessa pandemia. O amor pela arte, o amor pela educação, o amor por, por a vida, porque a gente está aqui, porque nós somos sobreviventes desse, dessa desgraça que nós estamos vivendo, da pandemia. E eu queria, falando em amor, para não me estender muito, eu trouxe um texto do Dias, que eu acho que ele, ele tem muito a ver com essa nossa discussão. Né? E essa discussão de, de tudo que foi falado até agora, que é, é, sendo a arte um ato de amor, ela implicitamente significa um ato de integração humana e cultural, um ato praticado rumo a uma civilização continuamente reavaliada, recriada e compartilhada por toda a humanidade. Então, gente, é isso. Estou muito feliz de conversar aqui com vocês e a gente pode né, falar um pouco mais e é isso, gente. Obrigada. Lene, eu que agradeço, foi de Eu estava vendo o seu fã clube aqui, está perfeito. Eu estou vendo agora. Ó. Teve, ó, tô, o pessoal teve algumas pessoas que fizeram curso comigo, ó. Essas pessoas Bezinha. que me salvaram, elas tá vendo? Eu quero ver. Que uma, uma das coisas que eu acho muito importante no seu material, quando eu vi, a gente começou, inclusive, você mandou o material e começou a seguir o, o Instagram do Scientec e eu comecei a seguir o, o seu Instagram. E eu comecei a ver, fazer comparação com o que você estava mostrando, o que você estava falando e vendo o Instagram. E eu acho incrível, porque você não, em momento algum você influencia a imagem, mas você coloca ali referências do que a pessoa pode vir a criar. É um trabalho de storytelling, que o pessoal de marketing vai começar a trabalhar muito mais fácil, uh, no qual você literalmente só traduz o sensível. E é uma provocação que eu quero colocar aqui uh, para todo mundo, porque eu começo realmente a minha carreira, minha faculdade, minha primeira faculdade, minha, meu colegial técnico, né? só para pegar Thais aí, inclusive, foi em processamento de dados. Eu comecei a fazer processamento de dados, depois eu fiz cinco anos de análise de sistemas, depois eu fui fazer publicidade de propaganda, e aí eu me encantei com arte. O arte, o design e tudo mais. Então, o computador, para mim, sempre foi uma ferramenta muito útil, muito fácil, muito uh, extensão do, do, do de mim. Quando eu comecei a fazer pesquisa, principalmente a questão da hipermídia, eu via a imagem como interface. Se ela conta uma história, eu posso transformar essa história inteira, eu posso transformar isso aí tudo numa interface. O Steven Johnson, para mim, foi o caos do caos. Quando ele faz a cultura da interface, fica pior ainda. Mas... Hoje, todo mundo colocou aqui, e a provocação é justamente essa. Nós não fomos treinados, nós não fomos domesticados ou <risos> pavilovilados a trabalhar com computador, né? como mediação, como ensino. E, no entanto, a gente usa isso corriqueiramente. A gente tem isso. Né? A, a Carmen, a Lourdes, eu, né? nós que somos um pouco mais velhos que vocês, Uh, a gente viu a diferença de formatos aparecendo. Era a coisa mais fofinha quando a gente pegava crianças tacando a fita no videocassete, mexendo e fazendo, acontecendo como se fosse. né Hoje a gente vê isso com as crianças mexendo com o celular. A interface, o interfaceamento é extremamente fácil. Aí hoje a gente luta com duas situações. Uma é a transformação. a... a, a a transformação não minto perdão é a a recepção de todos os sentidos né? então por que não incluir também aquele que não pode ver ou que tem alguma deficiência visual por que não incluir também aquele que não pode ouvir ou tem alguma deficiência algum grau de deficiência auditiva e por aí vai em vários capacitismos né? E a gente vai lidar com isso o tempo todo e a gente não conseguiu se preparar sendo perfeitos para lidar com isso. No entanto, a gente lidou, a gente aprendeu a fazer. Cada um aqui trouxe um recurso, uma forma, um, uma maneira de fazer dar certo, quer seja com Zoom, quer seja com o quer seja com Blackboard, quer seja com o que quer que seja. A gente seguiu com metodologias ativas Uh, mesmo com uma mediação tão dura, tão estanque, tão chata, distante. Nas artes isso é muito complicado. Mas você vai e me traz a questão do papel. E você coloca isso no visual de um de, de um vídeo. O distanciamento da imagem existe, no entanto você aproxima essa imagem. O que a gente faz com todos os trabalhos de TCC, com todas as situações... A gente traz tudo isso à tona, da mesma forma. A pergunta, a provocação é justamente essa. Será que a gente está tão distante, assim, dessa máquina? Será que é tão difícil, assim, essa mediação estendida? Diana Domingos que não nos ouça, mas... <risos> será que essa humanização das máquinas está tão lá atrás, assim? Lourdes, você levantou a mãozinha aí, conte. Eu queria começar por elogiar esta mesa de hoje, foi extraordinária. É, é claro que há imensas coisas que eu não percebo, que são siglas que vocês usam e que eu não faço a menor ideia do que é que querem dizer. É, a diversidade de realidades. Eu vivo num país que é uma migalha ao pé do Brasil, não é? é eu costumo dizer muitas vezes... Vocês herdaram muitos dos nossos piores defeitos, não sei se acrescentaram alguns. Um que eu me apercebi hoje ainda mais é a história da burocracia. Eu, eu quase que já nem tenho vontade de me queixar da nossa, porque o que aí se passa parece-me uma coisa de loucura. As dificuldades, é assim, Portugal é um país europeu, mas é uma país europeu que está a ser ultrapassado por todos os países, inclusive pelos países de leste, que eram mais pobres e menos desenvolvidos e, e com uma chapa ideológica muito pesada em cima da cabeça deles, portanto, esses, essas dificuldades eh, não serão tão graves, talvez, mas há muitas crianças que não têm acesso a computadores, há muitos pais que ficaram desempregados, há, há essas coisas todas, só que numa escala muito, muito mais pequena, não é? Eh, eu... Gostei de todos, mas uh, a ideia Ana o que ela disse, tocou-me particularmente, porque eu, para além de ser professora universitária, eu fui professora durante 43 anos e estou aposentada, mas uma das coisas que eu faço, eu trabalhei uh, durante 30 anos no Museu de Arte, uh, onde fiz visitas todos os dias... Uh, Visitas para toda a espécie de públicos, crianças, jovens internados em estabelecimentos prisionais com umas dificuldades terríveis, adultos, professores, e no fundo o que me resta hoje são os professores, porque eu faço formação de professores. Quando, quando tu falas desta questão do computador, eu sou muito mais velha, isso para mim está tudo longíssimo, eu tenho uma dificuldade Estou melhor, tenho que me elogiar, porque é verdade, mas é, para mim é um horror e estou-me sempre a enganar e tenho sempre medo e penso sempre que a culpa é minha e que eu não fiz bem. Quando, eu, quando isto caiu de repente, eu pensei assim, e agora, como é que eu vou fazer? Porque eu estou habituada a lidar com a obra de arte. Quando a Diana fala da imagem, eu de repente comecei a ouvir lá dizer tudo aquilo que eu digo, que é pôr sejam alunos, sejam professores, para mim são todos alunos, a conversar com as obras, a olhar para elas, a senti-las, a falar sobre elas, a pô-las a falar entre si. E isso para mim é fundamental. E como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia mostrar? Bem, isto foi quase um drama, não é? Porque eu não podia ir ao museu, os professores não podiam ir ao museu. Uh, o que é que aconteceu? Bem, aconteceu uma coisa para mim foi quase um drama, não é? Porque como eu acabei de dizer, as minhas dificuldades com o computador são muito grandes, mas tenho um filho que é exatamente o oposto. E então aí o que é que eu resolvi fazer? Chateá-lo bastante, porque não fez assim com tão boa vontade como isso, eu peguei nas imagens que eu queria tendo consciência que ia é perder imensa coisa. A textura das obras, a cor nunca é exatamente a mesma, muitas coisas, a escala, por exemplo, tudo isso se perde. E não tínhamos ilusões nenhumas. Por outro lado, entre isto, Uh, sem os afetos, uh, sem as trocas de impressões, sem os sorrisos cúmplices, uh, sem uma miúda que sai do museu e diz, olha, o que eu gostei mais foi do seu sentido de humor. Uh, essas coisas são fundamentais. E agora não as temos porque, enfim, neste momento já há visitas no museu onde eu trabalhei, já vai começar a haver, nós estamos num ponto completamente diferente, não é? Mas nós também não somos em Portugal, nem a Alemanha, nem a Suécia, nem a Dinamarca, nem esses países que têm dinheiro, que têm outros recursos, não faço ideia, possivelmente formaram as pessoas para este tipo de situações. Aqui ninguém formou ninguém, isto aqui também é tudo meia bola e força e, e foi o que aconteceu. Portanto, eu tenho que agradecer imenso, estou a fazer este curso todo, que me vou embora, porque é meia-noite, quase meia, e eu tenho que me ir embora. Acho que foi de uma riqueza extraordinária e, e, de facto, tenho que dizer que também estou desejosa de voltar a fazer as minhas formações ao vivo, como eu digo, porque... Isto foi realmente uma solução, a solução possível, a solução uh, que permitiu que os alunos não ficassem parados, que nós não ficássemos parados, que desenvolvêssemos a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade criativa. Mas de facto, a mim, se calhar porque sou muito mais velha, isto não me parece nada a situação ideal, não é? Sei, por exemplo, que o diretor do centro de formação de professores com quem eu trabalho, Quero passar a fazer uma coisa metade, metade. Ou seja, umas partes ao vivo e outras partes online. Enfim, pronto, vamos ver. Mais uma vez, obrigada, até amanhã e muitos parabéns. Tchau. Obrigada a todos. Né? Vamos bom. lá, povo. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Obrigado, Lourdes. Mac. Era isso, Ministério da Educação e Cultura no Brasil, depois ele passa as siglas. Cá, cá em Portugal já se chamou MEC também, mas agora já não se chama, porque os nomes, não sei se passam passa o mesmo convosco, mas aqui estão sempre a mudar, não é? E as siglas também são muitas. Mas pronto, por exemplo, uma coisa que me deixou uma certa curiosidade, Aqui, como isto é um país muito pequeno, os programas de ensino, seja universitário, seja secundário, são iguais para o país todo. Por exemplo, se eu for para o caso da Alemanha, que é um país formado por províncias, não é nada igual, nem as férias são iguais, nem os programas são iguais, Nos, nas províncias que são católicas são diferentes das províncias que são protestantes, há muitas diferenças. Pelo que eu percebi hoje... É, é, no Brasil, se calhar, é muito diferente. O programa da escola no Pará ou em São Paulo, as realidades são também muito diferentes, não é? Mas... é mais ou menos, mas eu lhe explico depois. Nós temos uma tá, base tá. e depois tem as variações. Depois então, dá cada... uma explicação. Sim. Vá. Boa, noite, boa noite, obrigada boa noite. e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Não, boa noite. <risos> Vamos lá, povo. Uh, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Com certeza vão ter provocações aqui, vão surgir mais coisas, e eu gostaria de ouvir de vocês, né? Tem mais alguma coisa? Contem me. Olha, é, eu queria só dizer assim, olha, como a gente, <risos> na nossa... né, <risos> Perdão. Eu queria é. falar, não, falar duas coisas. Primeiro para ele, Diana, eu tenho uma pergunta que seria assim que eu trabalho com um dos trabalhos que eu faço é encontrar a imagem que é a imagem de primeira geração, vamos dizer, a imagem que traz um mistério, uma imagem da cultura, eu trabalho dentro de um museu, né? a imagem da cultura que me provoca com alguma interrogação, e não trabalha, então eu busco esse tipo de imagem, a gente até tem um artigo, estou na dúvida do que eu vou mandar para o... Pro para o Paulo, em termos de artigos, se eu escrevo ou se eu mando um, isso para ele é, ver se tem alguma coisa a ver. Mas a, a imagem que nós estamos, vamos dizer, é, é, escavando na cultura brasileira, principalmente na cultura brasileira, seriam as imagens enigma, as imagens que nos provocam com uma indagação, com uma interrogação. E você fala muito da imagem... Eu entendi que é uma imagem fotográfica é, do álbum de família, mas que também você sempre gostou de muitas imagens, de qualquer tipo de imagem. Então eu queria que você falasse, se você usa todas as imagens, o que, que você compreende como esse campo de imagens da cultura contemporânea? Tá bom? É isso, eu uso todo tipo de imagem, todo tipo de imagem me interessa, porque eu não passe essa coisa da hierarquia de imagem, não existe, né? Elas vêm, e também tem essa coisa da imagem chegar até mim, né? Então, essa, essa é uma é um grande, esse seria o enigma, né? Por que que elas vêm? Por que que elas chegam? E essa pergunta é um pouco complexa, né? Mas, assim... É, a gente vive num mundo das imagens, e as imagens elas estão muito mais tempo do que nós, né? Circulando aí, né? Então, essa, a questão com a fotografia, isso se torna um pouco maior, né? A fotografia possibilita que a imagem, ela corra esse mundo, né? É, mas eu não sei te responder, eu acho que é muito complexo. <risos> Mas assim, Não, o que eu posso aqui... pensar, pensar dessa desse mundo das imagens é eu que Eu entendi, você falou que usa todas as imagens, todas a imagem, as imagens. E seria que traria um mistério para você a imagem que te chama atenção, né? Sim, essas imagens. Mas ela pode ela... estar no jornal, ela pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer mídia, qualquer vale. É, tem vezes que eu, até como, quando, no início desse trabalho, eu estranhava muito, porque eu via a imagem e a, a, acontecia até uma vibração, como se a imagem estivesse, assim, realmente chegando, assim, uma coisa muito é doida. Certo. E hoje... Não, eu, eu agradeço muito, eu queria entender exatamente isso. Sim, é isso. Você, eu trabalho com a... Uma... Fale, Pode falar. Não, por favor. É, sem uma, assim, é, é sempre muito nessa, nessa... Entre a atenção e a distração... Né? porque como a, como eu estudo muito as imagens né eu não sou eu não sou eu não venho da universidade né a minha pesquisa ela é mais independente mesmo e mas por, tra, por ter trabalhado em muitos museus trabalhado em, em muitos é, com muitas exposições eu acabei tendo essa relação muito próxima com o mundo das imagens podemos dizer assim mas é algo que desde muito criança eu já fazia então é algo Entendi. que só foi se aprimorando conforme eu fui tendo essas experiências né essas entendi. Eu entendi, do... Eu gostei até da sua, do seu, da sua abertura, né? Porque eu trabalho com a imagem da forma artística. Você está entendendo? Então é diferente de trabalhar com todas as imagens. eu tenho que escolher. E eu da da forma artística eu tenho as expressões artísticas. Então eu trabalho com a imagem da obra de arte. Está entendendo? E eu queria e, e, e também encontrar sentidos significativos da imagem. Mas eu entendi, acho que você é, encontra muitos sentidos porque elas te chamam, elas que, que, de uma certa maneira, te olham, né? É isso mesmo. É, tem essa, essa ideia dessa troca de olhares mesmo, e dessa é quase que um... um é um apaixonamento, é uma coisa assim muito do, do, do sensório mesmo. Legal, assim. É legal. muito... E, e eu me deixo levar por elas, eu falo assim, elas, aliás, elas que, né, me proporcionaram estar aqui, inclusive. Muito bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Povo, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? O que a Carmen acabou de colocar me lembra um, um artigo que eu fiz para o Polêmica Estética? onde eu coloco a questão da imagem como o gerador da polêmica, né? que ela continua, de, ela vem de um processo bem clássico, aí vem para um brodelé que vai incentivar essa imagem com essência, com regra, com tudo, e cai no modernismo onde a imagem é imagem, está ali, vamos brincar com o que tem, vamos brincar com o que eu posso criar em cima e elas perpetuam, né? e está lembrando bem essa situação, <risos> uma buscando o clássico e a outra falando, mas é que está aqui, chega, eu, eu trabalho com isso, tá bom, tá bom, vai, vamos, vamos criar a partir daí, é bem storytelling, é story não tem como, né? Uh, Eliane, quer falar alguma coisa? Essa cara linda aí aparecendo agora? <risos> A Lilian também trabalha bastante com imagem, né, tem Sim, pois é. Bom, primeiro quero falar até do comecinho da conversa de vocês, porque eu vim chegando em casa, então estava assistindo só no Facebook sem poder falar, né? E aí vocês relembrando os Ciantex antigos e tal, eu até escrevi ali, o meu primeiro foi em Otim, logo para arrasar. Né? <risos> logo para arrasar. É, foi maravilhoso. Aí, então, pois é, essa mesa, pô, fantástica eu não comentei nada até agora porque foram tantas questões interessantes também que apareceram em a Carmen fazendo essa mediação fantástica também colocando várias questões é assim porque super teria mil perguntas para fazer também mas pela hora por exemplo é, eu tô dando aula também com imagem estou dando aula remota também a minha aula eu dou uma aula otivo é, um Universal né que chama pesquisa visual é, autorretrato e teatralidade, então os alunos trabalham remotamente autorretrato. E já estou na terceira temporada, né ou seja, terceiro semestre que eu estou dando essa disciplina, e aí eu queria perguntar, eu acho que para o Radamés, cabe pergunta ainda ou é só um comentário rápido sobre tudo? Eu fiquei intrigada com o Radamés, porque assim, eu tive uma experiência parecida, Radamés, não é? É que o Radamés não vai estar aqui mais, mas tudo bem. Ah, tá, que pena. Então, aí, você pode eu. comentar que eu tive uma experiência parecida com a dele, que é... No começo também, todas as autoimagens eram questões da pandemia, né? era clausura, era casa e tal. E embora a gente está na terceira temporada agora, e todos ainda estão fazendo de casa, né? tanto a aula quanto a maior parte das imagens, isso um pouco se saiu, não, não é mais essa questão, não é mais esse o tema, né? então eles já abriram para outras coisas interessantes e importantes. Outra coisa também é que eu não deixei de fazer trabalho corporal, não, mesmo com câmeras fechadas, eu autorizo que eles fechem a câmera, e mesmo assim eu faço e acredito que eles estejam fazendo e no final a gente conversa sobre isso então eu sei que eles fizeram mesmo entendeu então assim eu não abri mão de fazer não eu faço as coisas mais malucas do mundo e fico imaginando o que eles estão fazendo deixa a minha aberta para eles verem e, e... mas peço que eles, eles podem fechar deles e, e fazer também então achei bem assim não não lógico que é muito mais legal a gente estar em sala de aula mas também não, não abri mão de fazer isso é por conta da pandemia eu queria fazer uma pergunta é, sobre o TCC para a Thaís. Ela está aí ainda, Thaís? Tá, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, porque quando ela coloca o TCC como uma questão política, eu achei tão bonito, tão interessante, tão importante, tão relevante. Mas fiquei assim, na fala dela, um pouco na, na dúvida, porque eu estou criando um curso de cinema lá na UERJ também, uma licenciatura. E a gente tem uma grande questão também sobre o TCC e... e é em cursos assim que envolvem, né, aspectos assim de criação de imagem mais artísticos e tal. E eu, a gente está pensando muito seriamente assim no TCC ser realmente um filme, né? De, de ser, o trabalho final ser um filme uhum. e o TCC ser é um memorial, né? Então você fazer uma elaboração tanto teórica como da sua trajetória e tal para fazer aquele filme. Então ser um produto e um memorial. Eu queria saber como é que ela trabalha essa relação entre produto também e até porque o falou da importância também, né? De não ficar só no campo teórico, da academia também está se ligando com a questão do mundo prático do mercado e tal eu ainda fiquei um pouco na dúvida de no caso dela que eu achei um caso um estudo de caso bem interessante se ela faz essa conexão também com um produto né? uma coisa prática sim sim é, eu postei aqui para vocês só o produto mas tem o um memorial eles entregam um memorial também descritivo de todo o projeto ah, eu dou aula em um ano com eles. Então a primeira parte a gente chama de planejamento do trabalho de conclusão de curso. Então, eu estudei o curso de comunicação visual, participei inclusive do laboratório de currículo, né, que reescreveu o curso em 2018. E aí eu dividi o curso em seis grandes áreas de conhecimento dentro da área do design. E o primeiro passo, meu primeiro mês, um mês e meio de aula que eu tenho com eles é sensibilizando eles nessas vertentes. Porque às vezes o aluno chega com uma ideia de projeto muito gigante e que não cabe no curso. E dependendo do projeto, ele começa a fazer fronteiras com outro curso, por exemplo. Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, professor eu quero fazer animação. Mas nesse um ano e meio que eles estudam, eles não têm nenhuma, nenhum componente curricular, nenhuma disciplina que trabalhe a animação. Então, para que não haja a frustração, porque vai faltar ferramenta para eles executarem, a gente diminui, então a gente trabalha com o concept da animação, mas aí ele não fica esperando a animação final, porque vai faltar ferramenta, né? vai faltar subsídio. Então, a primeira fase é isso, a sensibilização. A segunda fase da sensibilização é, é chegar o momento de escolher o tema do TCC e então eu começo, eu fiz uma pergunta para eles e eu peço para que eles fiquem refletindo sobre ela. Como comunicação visual pode resolver ou ajudar a resolver os problemas do mundo? Isso eu posto na sala e peço para que eles saiam por aí, né? Agora a gente, durante a pandemia, a gente fez isso pela tela do computador, mas vendo problemas que estão no mundo e que comunicação pode resolver, ou pode ajudar a resolver. Né? E aí, em cima disso, eu dou um mês para eles trazerem essa temática. Durante esse mês eu vou trabalhar com eles, então eles fazem uma análise SWOT pessoal, para conseguir compreender quais são os aspectos que interferem o processo criativo e que vai interferir no trabalho deles, tanto de maneira positiva quanto negativa. E aí, a partir dessa análise, análise eles conseguem pensar, por exemplo, quanto tempo eles vão ter para se dedicar para o TCC, é, que tipo de companheiro, de grupo, é melhor para eles. Né? Então, eu sempre falo que a escolha, a escolha dos grupos de TCC ela é uma escolha técnica, não dá para ser uma escolha pela amizade, mas tem que ser uma escolha técnica, você tem que reunir naquele grupo, é, é, ferramentas que você não tem com ferramentas que você tem. É, e quando eu falo ferramentas, eu não estou falando só de computador nem nada, mas as ferramentas pessoais, eu sei desenhar, o outro não sabe. Então, unir esses talentos também. Né? E aí, a partir disso, no final do primeiro semestre, eles me entregam, então, todo o, o, o, o que a gente chama de pré-projeto. Nesse pré-projeto vai incluir toda a temática, toda a pesquisa sobre o assunto que eles escolheram trabalhar. Aí eu já começo a falar também sobre introdução de projeto, então o que é um escopo de projeto, escopo de produto, o que é uma análise, a gente chama de AP, né? que eu pego o projeto grande, divido ela em partes menores, Em cada uma dessas partes menores gera um entregável. E é a partir disso que eu gero o cronograma, e aí quando eles voltam, depois das férias, né, para fazer a segunda parte, que é o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, que aí é o produto em si, eles já sabem o que, que eles têm que fazer. Então, toda a pesquisa é feita no primeiro semestre e eles ficam um semestre trabalhando sobre aquele cronograma que eles já construíram, e aí eles só se preocupam com o produto. E no final eles entregam os dois, a pesquisa e o produto. É assim que a gente trabalha. Ah, muito bom, obrigada. Já estou cheia de ideias aqui. Se quiser, a gente pode conversar mais, eu te mando meu material. Quero Sim, quero. É bem quero legal. Muito. Quero muito obrigada. De nada. É isso. Show. Obrigado, Nani. Uh, me diz uma coisa, pô, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa a apresentar? os parabéns a todos que estão aqui, a todos que participaram hoje. Uh, tem... Uh, uh, muita coisa, a gente vai, pode ficar aqui assim a noite inteira e gerar um <risos> novo Centec sem problema nenhum. Mas, uh, por hoje, vocês têm alguma coisa mais a colocar? Não, toda ideia é bem-vinda, por favor. Nada? Então, <risos> ótimo. Gente, Carmen, agradeço muito, por favor. Não, eu que agradeço, Paulo. Muito Foi bem, muito obrigado, bom estar obrigado. com vocês. Nossa, vale. uma delícia. Obrigada por tudo e obrigada de conhecer essas pessoas tão simpáticas e maravilhosas. Excepção. Apenas é que a gente como? não falou da marca, né? É, <risos> pois é, é também tem é isso. Não, não, não. Minha sugestão, coloque no seu artigo também <risos> aquele vídeo que você falou para mim, que você mandou. O link. Isso. Porque, vocês sabem, o, artigo, o livro do, do Cientec, ele vai com todos os vídeos, vai com todas as questões multidigitais e tudo mais, multiplataforma. Tá? Ele tenta ser pelo menos o mais hipermediático possível. Ah, então, legal. todo mundo vai poder beneficiar, inclusive das apresentações que perderam. Então, tá lá, tá tudo ali, ninguém perde nada no Centec. tá Então, <risos> coloque lá, a gente vai continuar isso aí. E outra, tem um e-mail de vocês, tem todos os contatos, a gente retoma Proca. tudo isso Retoca. aí. Tá joia tá Gente, obrigado. Obrigado, é ótimo, maravilhoso. Foi ótimo, obrigada, foi maravilhoso. Um abraço gente. a todos, foi muito bom. Foi Até. muito bom. Obrigada um por tudo. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Professora Carmen, obrigado. Um, um beijo grande para todo mundo. Obrigada, viu? <risos> um abraço, obrigada. Obrigada, Paulo. <risos> Tchau, obrigada. Até todos. mais. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada a você, Helena. Foi show. Manda algumas fotos para você, tá? <risos> Tchau. Tchau. Tá, tá, tá, tá. Até amanhã. Até amanhã. <risos> Joia. Muito obrigado.